Legal Bom, acho que a gente pode ir começando então Nossa oficina né, de histórias de De, de conceitos e reparos E acho que talvez para começar Se o Fred e o Felipe quiserem dar uma contextualizada No, no evento internacional Tales of Care and Repair se quiserem dar uma ouça, a gente passa brevemente sobre isso, para situar o que está acontecendo aqui hoje no todo, né, do, do evento internacional. Aí. A gente está ah. Oi. Oi, Grilo, boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês me ouviram ou não estava falando? Eu ouvi, eu ouvi. É, ah, tá. não, só para fazer, a, as, as vezes, o necessário aqui, eu quero agradecer antes de começar, ProComum, é, em nome principalmente do Vitor, da Luísa, que foi quem a gente teve um contato mais direto, e você e o Maurinho, por terem tido aquele encontro anteontem, né? Anteontem não, é, há três dias, e terem topado aí estar tá nessa com a gente, e, enfim, terem comprado mesmo a mesma ideia para tentar fazer essa colaboração funcionar e... Mais uma vez, quero repetir que estou bem entusiasmado e achando massa essa possibilidade de estar de tá em contato com vocês e fazer esse primeiro trabalho junto. E aí, sobre o projeto, eu vou passar a palavra para o Felipe, porque eu estou preocupado de eu ter, já ter virado um robô de tanto falar sobre esse projeto e apresentar para tanta gente, convencer tanta gente a estar junto. Então, agora, eu quero ser um pouco ouvinte hoje, para até para até reciclar aqui e ressignificar é, na minha cabeça toda essa história. Beleza? Valeu e daqui a pouco eu volto. Massa. Bom, vou falar a minha versão, vou tentar ser breve, eu tenho problema com o poder de voz, quando me dá o microfone eu não varro, mas vou tentar ser breve. Eu acho que assim, a, o resumo da coisa é que o mundo está ferrado, saiu esse painel do IPCC agora há pouco, é, o clima está realmente mudando, e no fim desse ano tem a Conferência das Partes em Glasgow, a COP26, onde se vai discutir como, como, como planejar e executar maneiras de reduzir o impacto que o ser humano tem no meio ambiente, não necessariamente pensando em preservação da natureza sem o ser humano, mas pensar em continuar a capacidade do planeta sustentar a vida de muitas espécies. E nesse marco da COP26, que vai se realizar na Escócia, no Reino Unido, é, apareceu uma oportunidade trazida pelo British Council de promover intercâmbio entre diferentes contextos. E aí a Theresa Dillon, que é uma pesquisadora, artista, ativista, professora, que está entre Bristol e Berlim. Ela, enfim, aplicou um projeto com algumas pessoas que ela já estava se relacionando há algum tempo, com algumas pessoas que ela já conhecia. Ela vem de um histórico aí de construção de projetos que lidam com a ideia do concerto como não só uh, uma solução objetiva concreta para pequenos problemas, mas também como uma medida de inclusão e uma medida de promover a redução do impacto. Então, os concertos nesse nesse cenário de pensar na redução do impacto socioambiental ou no impacto da presença humana no planeta. E aí uh, se construiu esse projeto que é entre Brasil, Inglaterra e a Índia. São esses três contextos, então, no Brasil, quem está puxando isso é o Fred, eu estou chegando para dar uma força. Na Inglaterra é a Tereza, em volta, principalmente de Bristol. E na Índia, uma ONG chamada Tox Toxics Link, ou uma organização chamada Toxics Link, que trabalha também com essas questões ligadas a concertos e, e todas as questões uh, que tem em volta disso. Então, o projeto se constituiu como uma série de oficinas, como a, que a gente está fazendo hoje, e alguns seminários, tanto no Brasil, quanto na Índia, quanto na Inglaterra. E no final, na época mais ou menos da COP26 na Escócia, vai ter esse seminário internacional. A ideia é que esse projeto também, especialmente as oficinas, alimentem uma base de dados de concertos, ou seja, histórias de concertos, e a ideia é chegar a mil relatos de concertos. Então as oficinas têm por objetivo discutir um pouco, trocar experiências, falar um pouco sobre essas diferentes é, características culturais envolvidas com a ideia de concerto, mas também coletar histórias, particularmente, e não necessariamente de concertos que deram certo, isso é uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente fala de histórias de concertos, mas também quer saber de tentativas de consertar coisas que não deram certo, porque isso, inclusive, é um dado importante de pesquisa. Eu, meu nome é Felipe, é, como vocês já sabem, Felipe Fonseca, FF. Eu fui um dos fundadores da Rede Meta Reciclagem em 2002 no Brasil, que foi ativa assim até meados de 2011, 2012. E trabalho também num eixo de pesquisa sobre é, aproximações entre cultura makers, concertos, a reciclagem, o reuso e criatividade. E estou fazendo agora uma pesquisa de doutorado sobre prevenção de lixo através do reuso, ou prevenção da geração de lixo através do reuso. É uma pesquisa que começou na, no Reino Unido e agora eu estou sediado aqui em Berlim até o ano que vem, terminando esse projeto. E, enfim, acho que é esse o cenário onde se insere tudo isso. E acho que a gente pode partir daí, né? Mas com essa, com essa coisa em mente que... Uh, a gente tem muita experiência para trocar, e assim, o Brasil traz muito essa coisa, eu acho que o Fred é um, um, um ícone aí da, do reconhecimento da gambiarra, não como uma coisa mal feita, mas a gambiarra como uma, uma espécie de sotaque criativo brasileiro que se manifesta em busca de, de soluções, mesmo quando a gente não tem todos todas as coisas necessárias, a gente não tem as ferramentas certas, não tem material, não tem tempo de fazer, e ainda assim a gente resolve problemas. Eu acho que isso é uma, uma característica inventiva bastante forte das culturas no Brasil. Então a gente tem essa, esses elementos aí para pensar hoje, que eu acho que é os conceitos, histórias de conceitos, e como a gente faz para pensar uh, qual a contribuição do Brasil nesse cenário internacional. Legal, massa demais. Bom, valeu aí pelo convite, gente, acho que tem tudo a ver, assim, o nosso grupo também está participando disso, né, assim, com certeza vai ser bem enriquecedor e a gente poder continuar acompanhando tudo que vai se desdobrar a partir desse trabalho que está sendo feito também, né, todo o aprendizado, todo, toda a evolução nesse sentido, e aí a gente está bem conectado com esse lance, né, o nosso GT que vai fazer aqui, a gente é um grupo de trabalho dentro do Instituto Procomum, que é o GT Traquitanas, né, que é basicamente eu acho que o que o Fred chama de gambiologia, gambiarra, a gente chama de traquitana, né? Que é uma seria uma gambiarra para um como um objetivo artístico, né? Então o nosso trabalho está bem diretamente aí ligado a isso que vocês também se propõem a discutir, e a fazer e claro a questão do concerto, né? O próprio galpão que a gente está aqui daqui a pouco o Mauro vai falar um pouco mais sobre ele, sobre o próprio concerto desse galpão. É... Ele é um lugar onde a gente tem uma série de sucatas aqui, quem quiser pode trazer e aproveitar as coisas daqui para reparar alguma coisa. Né? Você traz aqui e repara. Né? Mas também não repara na bagunça que é um pouquinho... Né? Repara, mas não repara. Cara, se não tiver bagunça, não tem invenção. É, é parte do, do processo criativo. Então a gente, o GT Tractanas é basicamente um coletivo de artistas que a gente tem essa proposta, né, de coletar materiais e transformar isso em objetos de arte, mas que sejam objetos interativos, né, que as pessoas possam experimentar, encostar e, e, e mexer com isso, interagir com essas peças, né, e tudo isso feito a partir de materiais reaproveitados para chamar atenção para essa questão da excessiva geração de resíduo, né, que eu acho que é a questão voga aqui que é o é o que tange, é o que permeia, né, todo esse evento que está acontecendo, essa excessiva geração de resíduo e é um que a gente procura enfrentar também, chamar atenção por meio da nossa arte, do nosso trabalho. Eu mais especificamente eu faço parte, tem outras pessoas, né, outros artistas envolvidos e a gente é aberto para receber outros artistas aqui também. E cada um colabora, a gente contribui entre si, a gente tem um trabalho especial em conjunto que é o da Ciclo Motiva que é uma espécie, de tá aqui atrás, não sei se dá para ver direito, mas tudo isso aqui a gente se move com essas coisas, né? tem instrumentos musicais, jogos, brinquedos, a gente anda com essas coisas e leva pra, pela cidade para expor isso, né? para as pessoas poderem aproveitar também do nosso trabalho, para a gente ter os nossos momentos de troca, fazer a conscientização e tudo mais. Então, acho que esse é um trabalho importante que a gente tem, a gente sai, né? o nosso coletivo, a gente leva junto esse trabalho para a rua, por meio desse trem cenográfico que é a ciclomotiva, a gente vai puxando esses carrinhos pela rua e expõe o nosso trabalho. Então esse e, e eu participo desse desse coletivo com a iniciativa da Eco Brincar, né, que é de transformar materiais, né, coisas resíduo que foi material que foi jogado fora, transformar em brinquedos e jogos de de diferentes tipos, né, principalmente trazendo coisas tradicionais que é para forçar assim uma, uma relação afetiva das pessoas com brinquedos que elas conhecem, só que de outra maneira. Né? Eu estava mostrando agora no começo ali o lixeirama, né? que é o fliperama em modo lixo. né. E aí as pessoas já têm uma relação afetiva, e isso favorece, inclusive o contato entre as diferentes gerações, né, já propicia uma reflexão ali sobre como é tudo feito com material aproveitado sobre essa questão do resíduo, eu brinco com as pessoas de reconhecer né, os materiais, porque, às vezes, depois que o material está numa peça, a pessoa não reconhece mais, então, de reconhecer os materiais nessa peça. E uma coisa que casa muito, assim, que eu acho que tem uma relação interessante com a questão do, do conserto e do reparo, que é o que a gente vai estar tá abordando aqui hoje, trazendo várias histórias de várias pessoas, né? A gente só vai... A gente está apresentando aqui esse grupo, que a gente vai fazer mais essa mediação, é, que toda essa, a filosofia desse trabalho ela tem um, uma função, que, um, uma, um pensamento que qual que é? É a, própria, é a própria fabricação ser ligada à zeladoria. Então, no caso, eu fabrico e eu sou a pessoa que aplica, que leva esses brinquedos e que faço a zeladoria. E isso proporciona o reparo, o conserto constante, porque aquilo que eu fiz, eu sei consertar então os brinquedos são os mesmos desde 2013 que eu comecei a desenvolver esse material são os mesmos ainda e eles parecem novos né porque para mim como como é a mesma pessoa que faz é a mesma pessoa que, que aplica é a mesma pessoa que faz a manutenção isso acaba possibilitando essa cadeia de esse esse ciclo né de, de manutenção e de, e de reparo constante está acontecendo diferente do, das coisas que que eu acho que é muito aonde entra a luta do que tá acontecendo agora que é de poder reparar as coisas que são feitas por outras pessoas, né? Que aí fica muito mais difícil. Acho que todo o capitalismo se baseou em alienar a gente desse processo, né, da gente não fazer as coisas que a gente consome. E daí se desprendeu toda essa desgraça que é a obsolescência programada e todo o resíduo que que vem disso daí, né? Que que é consequência disso. Então acho que um pouco dessa luta tem a ver com isso, de, de ser Ser, ter o um processo nas mãos, né, para poder contornar isso e não cair nesse problema, de ter uma coisa de fabricado por outro e esse outro me impede de, de reparar, né, de consertar o que eu faço. Então, eu trago essa filosofia no meu trabalho. E o outro parceiro nosso aqui, que é o Maurinho, também participa desse, do coletivo aqui do GT Traquitana, vai falar para vocês e contar um pouco também sobre o que faz e como a gente pretende mediar aqui hoje. É aqui. Então, então, a gente resolveu trazer a história do galpão, né, que é esse espaço onde a gente está agora no momento, é onde a gente guarda todo o nosso acervo, né, e também nossas nossas ferramentas, nossa e nossas sucatas. É... E aqui é o seguinte, a gente esse espaço era um espaço que estava inativo, né? Quando o GT tacitana se formou Aqui no Instituto Procomum, é, o galpão estava fechado, ele era usado para armazenar algumas coisas e ele não estava em estado de uso. Ele estava com o telhado estava entrando água. Tinha a gente tinha muito problema de infiltração, né, de estrutural, né, um problema estrutural mesmo no o telhado, tinha um forro muito pesado, e esse forro estava forçando o, a estrutura do telhado, a, o telhado não, não tinha sido calculado para ter um forro tão pesado, colocaram um forro lá e a gente tirou esse forro. Toda essa madeira que nós tiramos do forro, ela está guardada e a gente pretende fazer as instalações de bancadas, de armários com essa madeira. Né? Então, já promovendo uma ofici, oficinas com o nosso coletivo, para a gente construir em conjunto esse, esse galpão. Mas já começou feito, sendo feito umas melhorias, a partir do momento que a gente ocupou e começou a trabalhar aqui, debaixo de chuva mesmo, foram assim, várias noites tomando chuva na cabeça, muito, mas assim, é, a gente trabalhando e levando adiante. Aí nós conseguimos que fosse reformado o telhado, reformaram o telhado, e colocaram, fizeram fiação elétrica nova, colocaram tomadas. Então, já agora nós estamos no processo de conserto. E acredito que esse vai ser um espaço que vai estar em constante manutenção. Né? E, o mais, e o mais interessante é que a, quem faz essa manutenção são os próprios usuários. Então, os usuários sabem a necessidade que o Galpão tem e fazem acontecer de acordo com suas necessidades. Então, essa essa é a história aqui do galpão. O galpão, ele está sempre em, é, em reparo, né? E você pode trazer para fazer o seu reparo também, né? Ele é um lugar em reparo e para reparo também, né? Ele, ele tem essa dupla função aí. Isso. Com relação ao conserto. Ele é uma oficina onde as coisas podem ser reparadas, mas também pelas condições ele pede que a gente esteja sempre reparando. Isso. Não reparando de... reparando na bagunça. Reparando... Na bagunça. <risos> É. Tem essa confusão entre as palavras, que é bom não deixar. Então, aqui, eu vou, vou falar um pouco sobre mim, né? Eu sou Mauro, Mauro Feco, todo mundo me chama de Maurinho. Eu gosto de ser chamado de Maurinho aqui no comum porque eu me sinto em casa, né? Em casa, Sim. todo mundo me chama de Maurinho, então, aqui, acho legal isso. E o meu trabalho aqui com, a, com o GT Tractanas, eu... Eu sou artista plástico, músico e eu, no momento, estudo arquitetura e trabalho num laboratório maker, né? Então, esse laboratório maker permite, traz muitas coisas para é, o consertar, normalmente. O conserto faz parte do meu dia a dia, né? E eu gostaria de trazer uma história, então, que, eu, que aconteceu comigo, uma história até pitoresca. As fotos estão aqui, Luiza? Como eu trabalho dentro de uma faculdade, lá tem um laboratório, os laboratórios e, às vezes, aparecem umas coisas interessantes para eu consertar. Né? Já deu um spoiler aqui. ali? Aqui. Então, aqui, vocês estão conseguindo ver aí? Aqui diz que começou a compartilhar a tela, mas está tudo escuro. Ah, abriu. E as outras fotos? Tá, só passar para o lado. Então, aqui, ó, tá. aqui foi um, um esqueleto de um, de, um, de um cavalo que apareceu para eu, eu reformar. Ele chegou todo desmontado, não manjo nada de anatomia, ainda mais animal, mas foi um desafio muito legal. É... O crânio já estava praticamente preso no, na, na coluna, na coluna, né, vertebral aqui do, do, do bicho. E ela estava tudo inteiro isso, mas as peças vieram todas desmontadas. Aí, aqui algumas fotos do, do, do GT Tractanas com a ciclomotiva na rua. Aqui no carrinho musical, aqui no carrinho de jogos. E aqui o cavalinho pronto. Ó. Então, foi um trabalhoso. Eu levei três meses para montá-lo, mas foi uma experiência muito legal de recuperação, assim de conserto, foi muito massa. Quais, quais materiais você usou para isso, Maurinho? Olha, eu entre um osso e outro... Eu coloquei, eu fiz um furo na extremidade de cada osso, coloquei fio de, fio de metal, né? Agora eu não sei que metal, acho que é metal, mas eu usei lá um, um, um fio de, de, de ferro lá que eu comprei lá, bem duro, ele era temperado, sabe? Aí eu, eu cortei, infiltrei em cada falange e usei como se fosse uma espiga, né? E entre um osso e outro, eu passei cola de silicone. Entendi. Eu, basicamente isso é tipo Isso, como se fosse uma cravilha mesmo, né? Uma cravilha entrando num osso aqui, entrando no osso aqui. Entendi. Mas e foi um processo bem interessante, assim, mas e no, no, não foi fácil, não. Foi uns três meses de trabalho, eu descobri qual osso era qual, muita pesquisa, foi bem interessante, assim, esse processo. E dentro que, da faculdade, compor. então, eu tive ajuda dos alunos de anatomia, sabe? Foi Nossa. muito legal. É, eu, então, eu acho que é legal ou pensar... Ou... Oi, desculpa. desculpa. Não, não, não, não entendi. não Fala, não, Pode não, valeu, a valeu, valeu Não, eu ia se teve que recompor Se teve que fabricar algum pedaço de osso que estava faltando Sim, sim, eu fiz de biscuit hum. Mas fez de biscuit? <risos> fiz de biscuit, eu mesmo faço a massa, né? rapidinho, né? A massa do biscuit não tem segredo Aí tingi com aquelas tintinha, é, tinta para tecido Tingi a massa com tinta para tecido, ficou bem próximo, assim, ficou bem legal não dá nem para perceber assim você olha você não vê né só se você pega é isso é uma coisa que é interessante também é pensar que é, que conserto é uma coisa totalmente transversal e multidisciplinar né e, é. e assim se aplica qualquer área praticamente e ao mesmo tempo mistura as áreas né é, esse então você, é, você é, saiu é, é, da, biolo, da biologia foi para o laboratório maker que é supostamente é, tecnologia, né? mas na verdade as duas coisas se contaminaram e, e, deixo, e vamos dizer, perderam a pureza de uma certa maneira, porque elas é, for, a, essa, essas disciplinas foram além do que supostamente é o seu a sua, a sua zona de conforto, onde elas é, são esperadas de acontecer, né? de atuar e acho que os concertos eles permitem isso e mais. Qualquer pessoa de qualquer área pode consertar coisas, sem uma necessidade de... É lógico, se você... Eu estou falando assim, não existe uma formação é, acadêmica específica que diga que você seja um diplomado em consertar coisas, é lógico. Se você tem uma formação técnica, de mecânica, de entender materiais ou de design de produtos, você talvez esteja um pouco mais habilitado a consertar coisas em geral. Mas, assim, a princípio, qualquer um que conheça o objeto ou aquele ou aquela coisa que se precisa consertar, está é, hábil para fazer isso, né? E acho que isso é uma, é uma característica interessante, porque não se aplica a tudo, né, cara? É, enfim, eu me fez pensar isso aqui. Legal, daí agora eu queria provocar aí a galera aí a contar as histórias né <risos> cê, cê vai já, já essa fazendo, né? porque essa aqui tem, só para a gente já, aí já passa também para o pessoal, uma, uma coisa que tem, das trocas que a gente faz aqui no Galpão e aprendizados, né, o Maurinho esses dias estava ensinando a gente a fazer esse nozinho aqui na ponta do violão, e aí quando eu estava, e foi não, foi, não foi duas semanas atrás isso, e aí, quando eu estava pensando, lembrando, né, de alguns reparos que eu fiz, eu lembrei desse e achei interessante, que é uma questão que quando o pessoal, todo mundo que hoje acho que toca violão sabe disso, na hora de passar a corda aqui, vai pelo comecinho da corda, né, e aí começa a enrolar, porque é para ela ficar com uma sobra. Se você fizer isso antes, ela vai ficar com uma marquinha aqui, você não vai poder usar, então você enrola ela sempre bem pela pontinha para ela ficar com uma sobra, que é para o caso, é um, é um reparo preventivo, né, que você faz, é uma gambiarra. Você, antes de começar a usar, pensando que aquilo ali vai quebrar, você já usa de uma forma que é para quando quebrar você consertar. Então, você já começa a enrolar pela pontinha. Para se quebrar aqui, você tem corda suficiente para amarrar novamente. Né? Então, não usa material nenhum, você só usa o objeto realmente, como se você faz ele ter uma espécie de refil. Né? E às vezes, não, às vezes dá errado, até tá faltando uma corda aqui nesse violão, porque ela quebrou em outro lugar. Aí, nesse caso, não dá para fazer esse reparo. Né, usando a própria a própria sobra de corda. Então, acho que isso eu achei interessante, isso que é uma coisa que antes de você começar a usar o material, você já pensa que você já sabe que ele vai quebrar, você já sabe onde provavelmente ele vai quebrar e já usa ele de maneira a poder reparar ele quando isso acontecer. E aí também... Tem um, elemento, aconteceu... tem um elemento aí que é interessante, que é o conceito, o reparo. É, a gambiarra sempre tem um pouco o ânsia da manha, né? o segredo, o truque para fazer. Como é que faz para o negocinho ficar em pé enquanto eu mexo a peça ali embaixo? E isso, muitas vezes, é, é, é o que falta um pouco, eu acho, numa perspectiva aí que vem da, da cultura maker, das tecnologias de fabricação digital e tal, que a galera aprende a fazer tudo com máquina e não tem a manha de aquela, aquele detalhezinho que faz as coisas ficarem muito mais fáceis. Então, por isso que eu tento buscar esse diálogo aí. É. E dois. foi o que o Maurinho ensinou esse dia que ele ensinou a manhazinha do nozinho aqui para você conseguir fazer ele com um pouca corda, né? É um metaconcerto, então, é... né? É, é, é. Vocês, tão, vocês fizeram a provocação de meta concerto falando galpão e isso aí também é mesmo, é, né? também é um meta concerto de uma certa maneira. É. E acho que o violão é uma coisa icônica assim, né? quem nunca viu um violão como um palito de fósforo ou alguma coisa assim, né? Pelo menos nas rodas de de tocação da rapaziada aí você sempre vê um violãozinho com, com alguma gambiarra esse aqui não estava com um papelzinho naquela hora que eu peguei então acho icônico. E eu, aí, eu, quero, que... eu quero aproveitar que o Felipe trouxe essa ideia de truque né de manha eu, eu acho que foi os dois termos que ele usou e eu quero, eu quero assim desculpa interromper mas eu acho que pode ser uma coisa divertida quero passar para todo mundo para cada um falar um sinônimo de eu vou começar falando... Ele falou truque, mãe, eu vou falar macete. Quero saber se as pessoas têm outros termos para chamar esse tipo de... de solução. Truque, mãe, segredo, macete. Pulo do gato. Pulo do gato eu pensei também. Pulo do gato. Eu vou, eu vou até anotar aqui. É sinônimos. Você sabe que em, em espanhol... Ah, uma tradução que eles usam, a principal, assim, que mais tem a ver com gambiarra, é feitiço. Eles chamam ah, de etizo. Mas, mas feitiço não se aplica em português para falar desse tipo de coisa, né? Acho tem que a palavra manha também. Manha. é uma, uma manha. manha né? para colocar aquilo ali. É, também. É, mas o espanhol também, em cada lugar, eles puxam diferente, né? Então tem lugar que fala em catearreio, tem lugar que fala em rebusque. É, tem tem Requimbili em Cuba, então acho é, que vai. É. Em cada contexto, é um pouquinho. Etizo, acho que é mais no Chile, se não me engano, que eles usam Etiso. mais. É, mas é macete, é, eu, tem outros, cara, agora que eu tô. O truque, né? Acho que truque também pode usar. É. Enfim, gambiarra tem muito, muita, muito sinônimo, né? Recurso técnico alternativo. O <risos> Como é que é, tio? Armengue. Armengue. Armengue é, é na Bahia, né? Nordeste. Armengue é boa também, mas é um pouco diferente de macete, no caso. né? pulo do gato, para mim, é novo, viu? mas beleza desculpa interromper aí o nosso não legal o do tocador é de violão em outros contextos né <risos> mas é isso quem... e agora Maurinho como é que a gente dá segmento aqui quem a gente quem quer contar a então eu gost... eu acho que seria interessante agora Fred você mostrar o... o site e a gente já provocar a galera a subir suas histórias massa mas todo mundo trouxe um exemplo, assim, tipo, todo mundo que está aqui... Que, aliás, eu quero agradecer, faltou isso. Pessoal que chegou mais. É, eu acho que todo mundo trouxe história. Às vezes, a gente podia passar mesmo e depois mostrar o site. Não? Pode ser também. acho que a Eu vou mostrar um que eu trouxe aqui, que é esse martelo reformado. Que eu acho que é interessante, porque tem a ver com consertar ferramenta, né? É, e, e qual que é o valor que as ferramentas têm para a gente como consertadores? Nesse caso aqui, o, Marcelo, o martelo rachou aqui, mas ele era um martelo muito bom, que eu, sei lá, das primeiras ferramentas que eu adquiri na vida, assim, e apesar de ser simples, sei lá, provavelmente deve ser Tramontina, ele é o que eu tinha, que eu sempre usei, e eu não queria comprar outro, né? E eu fiz esse reparo usando só os Hellerman. Em um primeiro momento, só as abraçadeiras ou enforca-gato. E ele deu errado. Quando eu comecei a usar, ele arrebentou. Seria um que eu subiria para o site lá, falando como é, falha, como o conserto que não deu certo. Como não aí, fazer. É, como não fazer. Aí, aí hoje eu acabei que insistir insisti. Só que hoje eu pus uma camada generosa de cola madeira da boa, aquela tight bond isso. Sem ser uma, a, né, uma tight bond, que é a cola, sei lá, talvez a, a melhor que tem no mercado aí. E insistir nos três Hellermann. Eu não vou poder falar agora se deu resultado ou não, mas daqui a um Dá uma martelada aí na mesa, vamos ver o que acontece. Não, coisa. no computador não dá, na cabeça também já <risos> Minha mãe martelou quando eu era criança, eu não posso martelar de novo, não. Senão, tem que contar com as mateladas do certo. É. O que eu, eu acho que é interessante, e eu escolhi esse objeto aqui para trazer hoje, porque eu acho que consertar ferramentas... É assim, a gente, todo mundo precisa de ferramentas para consertar alguma coisa, né? quase sempre. Apesar desse exemplo do violão aí, que, teoricamente, a única ferramenta necessária são as mãos mesmo, eu acho que o uso de ferramenta como uma extensão da nossa capacidade é né? quase uma... É quase como se a gente virasse um pouco ciborgue, assim, porque a, gente, a ferramenta estende a nossa capacidade, né? E... e consertar uma ferramenta, eu acho que é tipo uma. É como se fosse pensar uma geração antes, assim, um, um nível é, lógico, ou sei lá, prático, antes do conserto real, né? Então, eu achei interessante, porque é como se fosse assim. Você conserta a ferramenta que vai consertar alguma coisa, que vai precisar de uma ferramenta e que vai ser, precisar de ser consertada e, e tal. Sem contar que hoje em dia também as ferramentas estão ficando muito caras, né? E eu acho que isso é uma das grandes questões assim, que a gente tem observado na, quando a gente entra nessas discussões do projeto. assim. É, a gente, nesse formulário lá do site tem a pergunta, por que você... Consertou isso, ou porque você conserta coisas. E uma resposta muito é, comum é, é porque eu não quero gastar dinheiro, porque é, é mais econômico. Então, não só tem um recurso, é, não só tem uma sustentabilidade ambiental envolvida no reparo, como o Felipe bem levantou aí no início do papo, mas tem uma sustentabilidade financeira que é cada vez mais, né? A gente aqui no Brasil, a gente produz algumas ferramentas, mas a gente não produz muitas ferramentas também e, e o preço das coisas está tornando tudo cada vez mais inviável, então assim eu acho que quanto mais a gente também tem essa capacidade de consertar ferramentas para poder consertar coisas eu acho que é uma capacitação assim que, que acaba sendo ampliada porque, né, porque você acaba atingindo esses dois essas duas camadas de, de reparo assim enfim é, foi que eu viajei é, na ideia de trazer esse martelo, mas é é isso. Vou passar para o próximo, vou fazer uma, tipo uma roleta russa aqui, vou passar para o primeiro que eu estou vendo na frente aqui, que é o Ricardo Rato. Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, já que estão falando de violão, né, eu, na verdade, a minha... É... Sou filho do Ricardo do Grilo, né, que está aí apresentando também. E a, a minha aptidão maior é reaproveitamento de, de coisas que iam para o lixo. Né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, isso aqui era uma porta, né? virou uma cabeceira de cama. Essa porta ia para o lixo. E na minha, a minha casa, basicamente, acho que 80% dela é feita de, de coisas que iam para o lixo. Né? Ali tem um um cabideiro daqueles antigos também, que eu aproveitei um nicho que também ia para o lixo, fiz uma, um criado-mudo com ele. Eu mandei muitas fotos aí para o meu filho, porque eu não estou conseguindo é, divulgar aqui, mas também vou, vou falar do violão, né, já que tem músicos aí. Esse foi um reparo mesmo que eu fiz, esse violão aqui, ele ia para o lixo, é de uma sobrinha. Ele estava com essa ponte aqui atrás, estava solta, né, quebra... fora do violão, descolada. Eu usei essas colas de madeira também bem boas, eu estou deixando ele é, aderir bastante né, a... antes de colocar a corda, porque a corda do violão faz uma pressão bastante grande no... nessa peça. Esse violão, inclusive, é para dar para o meu filho o Ricardo. E até foi bom eu ter dado gente... essa aula agora de como colocar o acordamento porque então, normalmente, com preguiça de ficar enroscando né, a, a corda ali no braço, a gente enfia um monte de, de, de corda, passa pelo furinho, para depois ter que enrolar menos, né porque isso aqui é uma atividade que cansa. Eu acabei de trocar agora corda de duas guitarras aqui e dá até a câimbra na mão. Mas essa que eles deram para reaproveitar. É, eu não tenho aquela maçaneta, eu preciso comprar aquela aquele negocinho de, dar, de dar, fazer as curvas, né? E aí, já nessa mesma foto, né, vocês vê essas madeiras também, elas estavam no lixo, né? E eu aproveitei essas madeiras para fazer um suporte né, para o violão. Aqui tem uma pá que também ia é no lixo. É no lixo. É, vocês vão me perguntar, mas o que, que a pá tem a... A pá depois? de lixo ia para o lixo. Não tem exatamente nada a ver a pá com o violão, mas eu achei que ia ficar legal e a pá estava na calçada ali para ser descartada, eu, eu passei a mão. e Eu fiz vários, vários suportes de guitarra né, aqui para a minha casa, tudo com madeira que ia para o lixo, né, esse já é um outro. Aqui já tem um outro também, ó. Tudo, tudo com madeira que, que foi catada aí no, nas calçadas, né? então evitando que isso fosse jogado, essa escadinha aqui ó, virou um belo suporte para a planta, também estava no lixo. Eu basicamente não fiz nada nesses materiais, né? essa cadeira aqui ia para o lixo... Ó. Eu só, eu só pus um tampo com uma madeira que também ia para o lixo. E eu, lógico que ela não era nesse formato, essa madeira que virou o tampo. Né? Mas eu cortei com uma serra e virou um suporte de, de, de planta aqui em casa. Eu tenho, aliás, eu tenho três cadeiras que iam para o lixo. Duas eu catei em Curitiba, que minha namorada é de lá. E aí, passando lá na calçada, também achei essa cadeira. Eu até queria perguntar, a vocês aí, o Ricardo, meu filho, e, e, e esse rapaz é que eu não lembro o nome agora, o músico, né? Vocês não, falaram isso. que vocês também estão abertos a pessoas levarem as coisas para consertar aí, né? Mas Sim. vocês têm algum tipo de ferramenta disponível aí? Temos algumas coisas, temos algumas coisas. É. Vem aqui, Ó, vem isso, aqui. Isso aqui é, é o interno de um aquecedor de água, essa, essa parte de cobre aí, né? Era é um aquecedor de água que também ia ser jogado fora aproveitei para fazer um um abajurzinho né e um e um vaso aqui essa uma uma janela uma veneziana uma janela veneziana cinza que também ia o lixo eu pus ela de janela falsa né por dentro do do, do meu apartamento e virou um suporte de planta Essa grade foi reaproveitada também. Essa aqui eu comprei, né? era uma grade velha. Essa bancada desse cantinho de café era uma porta que também ia para o lixo, que foi cortada e foi feita a bancada para fazer o cantinho do café. Aqui uma veneziana que também ia para o lixo, que virou a minha porta, que vai da, da área de serviço para a cozinha. Virou uma porta meio de meio balcão, né? que chama, acho que é porta-balcão, que, que eles falam aí. né por sorte, ela encaixou direitinho, não precisei fazer nenhuma adaptação, nenhum corte, a janela encaixou direitinho no, no batente da porta. Né? Você sabe que tem um termo para nominar isso, né? o pessoal fala em coincidência industrial, você já ouviu falar esse termo? <risos> não, não, não, não, não, não ouvi não. Coincidência industrial é a coisa mais genial que tem, porque, né, é, conforme o nome disso, encaixes perfeitos, Sim. coisas que não são no mesmo universo e que é, encaixam é, perfeitamente essa aqui foi outra coincidência isso aqui também estava no lixo essa madeira é um é aquela lateral de uma cama e eu do jeito que eu peguei do lixo eu só limpei e coloquei aí no, no batentezinho da minha janela não nem parafusei, ela tá só encaixada né na janela da cozinha só na pressão só só entrou entrou entrou direitinho isso aqui era uma escrivaninha aqui um jogar fora eu coloquei umas rodinhas e pintei virou uma ilha para a cozinha né, de apoio. Isso aqui também é uma vizinha, jogou um piano fora. É não som, assim, sim. Evidentemente, era um piano inteiro, mantinha todas as peças, mas estava tudo desmontado. Eu peguei só essa parte do teclado, pintei de verde. Evidente que ele não toca, né, só tem as teclas, mas é um enfeite, vamos dizer assim, né, com a mão francesa. E aqui a parte de cima, uma parte das teclas, eu fiz um quadro. Também com é essa mesma vizinha que jogou essa madeira fora aqui. Coloquei uma, uma partitura de piano aqui, que era da minha mãe. E aí reaproveitei todo esse material que ia para o lixo, virou um, um enfeite né, aqui em casa. Ô Ricardo, se depender do de você toque tox está quebrado, hein? Está, está. <risos> aqui, a, atrás dessa grade, tem um moedor de carne, um ferro daqueles antigos, umas flores secas, umas coisas que a gente vai catando. Aqui também essa janela ia para o lixo, tava, na, tava na, na lixeira, aproveitei dei uma lixada. nela. Né? Também só lixei, não fiz mais nada, não pintei, tirei um pouco da, do excesso da tinta, virou aí meio que um porta-retrato. Aqui também uma outra porta que ia para o lixo, virou uma mesa na minha sala, eu pus dois camamentos por embaixo dela e Pois um vidro em cima, né, para nivelar. Ricardo, deixa, um outro... deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Eu queria saber como como tu interpreta a palavra conserto. Porque tem, eu, assim, eu, eu posso contar um pouco da, da minha trajetória, que eu vim desse, assim, de um projeto que reutilizava computadores em contextos sociais e tal. E ainda, de repente, eu comecei a trabalhar... E na época eu chamei isso, o primeiro texto que eu escrevi sobre isso em inglês falava sobre cultura do concerto, gambiarra como cultura do concerto, mas com o tempo eu fui vendo que na verdade o concerto é um pedaço e muitas vezes as pessoas associam o concerto a pegar uma coisa que parou de funcionar e aí trabalhar em cima dela para que ela volte a funcionar daquele mesmo jeito. E eu Ai, acho que a gente sim. tem um ambiente mais amplo, que é, é, que é isso que tu tá falando, que para mim, ele é tão ou mais importante em termos de meio ambiente e tal, que é reutilizar qualquer coisa. E aí eu comecei, eu escrevi um pouco também sobre um outro, uma outra aproximação, que era uh, a ideia de uh, transformação de matéria. E a transformação de matéria pode ser o conserto, mas pode ser também pegar uma coisa que era uma porta e transformar ela numa mesa, Pode ser pegar coisas que estão em universos industriais diferentes e fazer eles conciliarem. Então, mas eu queria te perguntar especificamente como que tu entende o conserto dentro dessas coisas, que, que, dessa tua prática aí. Não, é, na verdade, o conserto é exatamente o que você falou. Né? O conserto em si, se você pegar no dicionário, é você pegar uma peça que quebrou e, e fazer ela voltar a ser o que ela era. Tipo isso aqui. Ó, isso aqui. Não sei se isso aqui entraria como um conserto. Isso era uma porta... Né? e virou uma porta só que de outro ambiente. Né? Era uma porta quebrada, uhum. é, que não, não tinha mais como pôr dobradiça, é, não, não, não dava mais. Né? Lá, é aqui no, no, na foto não dá para ver, mas no, na, nas laterais aqui, assim, a porta está meio é, desgastada, né? onde, onde tinha dobradiça. É, teria teria que ter sido feito um reparo, talvez trocar a madeira para ela ser uma porta de dobradiça novamente. Mas eu não queria fazer isso, eu simplesmente transformei ela numa porta de dobradiça para uma porta é, de, de correr, né, com, com rodanas. Talvez, também não sei se isso seria um conserto, apesar dela ter voltado a ser uma porta, mas ela foi foi feita uma releitura da porta, né? Era uma porta de dobradiça, virou uma porta de correr. Então, realmente o, o conceito de conserta, isso é que você, eu acho que é esse que você falou. O meu conceito, é, o, a minha atividade é um pouco mais de reaproveitamento de, de peças em outras é, em outras atividades, vamos dizer. Ela não era uma porta virou uma mesa, era uma porta virou uma cabeceira de cama. Era uma escada, virou um porta-planta, né? Eu trabalho mas eu acho um que te, tem com, um, essa, com eu, essa ideia. Porque Eu acho que tem uma discussão interessante aí, que é, se a gente for pensar no termo que se usa aí em inglês, que é o que vem aí desse, desse nosso projeto, que é repair, o reparo, é, o reparo, etimologicamente, ele vem de, do re, que é fazer de novo, mas o paro ele tem uma associação com é, produzir ou deixar uma coisa pronta. Então, a gente deixar uma coisa pronta de novo, não necessariamente quer dizer que ela tem que voltar a ser o que ela era antes. Ela é. pode estar pronta para o uso. Então, tem uma interpretação que a, a, a gente associa o concerto a fazer, a trocar uma peça e a coisa volta a ser, mas a gente poderia também interpretar o reparo e o conserto nesse sentido mais amplo, de deixar uma coisa pronta para ser usada novamente, mesmo que não seja com o uso original. Mas, enfim, só tentando que... dizer. Acho que também tem um outro termo que é inglês e que eu não conheço uma tradução, acho que não tem mesmo. Está mais ligada a design de produto, a uma coisa mais, sei lá, o pessoal usa mais para artesanato tal, mas que eu acho que tem muito a ver com o que o Ricardo mostra também, que é o upcycling. É, eles falam em upcycling em contraponto ao recycling, que é a reciclagem tradicional, né? E a principal diferença é... é Considerando que os dois, quando você recicla ou você upcicla, sempre você está re reaproveitando um produto né? para fazer outra coisa. A diferença é que na reciclagem, o material da segunda vida, vamos dizer assim, o material reaproveitado, ele tem um valor menor do que o, o original. Então, um plástico reaproveitado, um tetrapack aproveitado, né, Para você fazer uma chapa de tetrapack, você precisa de quilos e quilos de caixa tetrapack. Então, o valor final dessa chapa ele é menor do que a soma de cada caixa individualmente. Por mais que, esse, que seja um material diferente, que, seja, que vai ter outro uso e tal, em termos monetários mesmo, o valor é mais baixo. Quando se fala em upcycling, a principal característica é que o, a segunda geração ela vale mais do que a primeira. E aí... O que, que faz esse valor agregado ser maior? É o olhar de quem fez, é, é a criatividade, é, enfim, o design, a estética. É, né, assim, até onde você está vendendo aquilo, acaba que migra do ambiente da reparação para um ambiente é, da comercialização como objeto final. Assim, e isso faz com que o valor é, final seja mais alto. Ou seja, se você fizer um, um brinco usando um pedacinho de de Tetra Pak. Só para usar o mesmo exemplo. Usando, se for uma designer famosa que faça um brinco, um colar, usando um pedacinho desse tamanho de caixa Tetra Pak, que com uma caixa ela vai conseguir fazer vários. O valor monetário final, quando ela vender todos esses brincos, vai ser muito, muito mais alto do que o valor de uma caixa. E eu acho que o trabalho do Ricardo que não sei se é o trabalho, até uma curiosidade, aproveitando, é isso, eu quero é isso, perguntar qual, é, isso, qual que é a sua formação. Não, é, é isso é... que eu ia falar, eu não estou comercializando nada. Não, tá, sim, isso, sim, isso, mas, mas, mas tem uma lógica, né? Tem uma lógica de, né, de ganhar valor, assim, eu acho. É, Para mim, me parece bem claro que... Para mim, essas peças ganharam um valor sentimental, porque fui eu que fiz, e, e é legal você estar tá sentado a uma mesa que, pô, você fez aquela mesa, né? Vou encostado aqui na cabeceira da minha cama, que, pô, não foi eu que fiz a porta, mas eu que transformei a porta numa cabeceira de cama, né? Aliás, cara, muito. você me fez identificar uma, um, um reparo ou um upcycling que eu convivo diariamente, que é essa mesa onde está meu computador agora é uma porta idêntica a essa que está aí atrás de você, com o um vidro por cima. E eu tinha até me esquecido, porque já entrou tanto no automático. De usar ela assim... Eu não, não observo ah, não, tá mais que... Agora você, agora você vai dar um abraço nela, vai dar um beijo. Vou tirar uma foto. Assim, não, não, primeiro eu preciso de limpar. É melhor, é melhor. Mas, ô, Ricardo, eu, eu queria eu, perguntar qual que é a sua formação, mais curiosidade que eu fiquei mesmo. Em que você tá, trabalha formalmente? é Atualmente eu estou aposentado, graças a Deus, depois de 42 anos de trabalho, me aposentei esse ano. Mas eu trabalhei na era de... Uma empresa de, de produção de oxigênio hidrogênio, produção de gases em geral, trabalhei muitos anos é, gerenciando fábricas de oxigênio e nos últimos anos eu fazia gestão da parte de segurança da empresa, eficiência, esse tipo de coisa. Uhum. Deixa eu... Mas a minha formação é técnica, tá? eu não sou engenheiro, eu sou técnico em siderurgia, eu trabalhei na Cozipa também, que é uma siderúrgica aqui de Cubatão, trabalhei lá por 19 anos. Deixa Mas... eu falar rapidinho. Tem um amigo nosso que está aqui, ele tem que ir embora e ele queria apresentar o concerto dele antes de, de precisar ir embora. Vamos dar uma vez para o Fabinho aqui agora para ele apresentar aqui. Também é instrumento tá musical, lá, acho que é, uma, Beleza, gente. é um interesse comum aqui. Boa tarde, boa tarde. Sou o Fabinho. É... Queria apresentar para vocês essa flautinha feita com, a partir de tubo de PVC, né? Vou tentar chegar ela um pouquinho perto aqui e girar para vocês verem como que ela é. é. Essa flautinha nasceu com a necessidade de tocar mesmo, flauta, né? Eu não tinha flauta, fui pesquisando até, até a gente conseguir achar uma afinação boa para ela. É, foi feito de material reutilizável, foi, eu, eu até lembro que essa daqui especificamente foi um tubo que estava perto do canal, né? depois a gente fez um processo de higienização todo né? no, no, no tubo até ela virar flauta. Né? É... Além dela ser reutilizável, né? é, a maior parte dos flautistas mesmo que pegam essa flautinha de bife... Gosta muito do timbre dela e fala que realmente é um instrumento e não um brinquedo, né? É... Então, tá aqui a minha apresentação de, de um, de um conserto, né? Porque eu acho que era, era uma flauta que não tinha buraco, a gente fez o um buraco nela, consertamos ela, né? E... e foi a coisa mais incrível que eu já fiz em 40 anos de vida. Dá uma... Toca um pouquinho ela Tô pra gente... Um aí. Eu queria Opa. te fazer uma pergunta, cara. Como é que você consegue fazer a afinação dela, cara? Ela... Foi, foi através de muita, de muita pesquisa, né? É, tem, tem uma ligação do tamanho dela e da espessura dela com a exposição a dos, a, a dos furos, né? E, e junto com o afinador também. Com o afinador a gente foi... Foi chegando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, abrindo a flautinha, né? Aí eu vou tocar um pouquinho para vocês verem que, que ela toca. Manda aí. Oi, tá afinada é, mesmo. É isso aí, gente. Legal, Binha. Mas legal, eu tô um pouquinho atrasado, né? Que eu tenho que fazer umas outras coisas ainda, mas. Foi um prazer pra participar aqui desse dessa reunião online, né, com os meus amigos, Maurinho, Grilo, são grandes amigos, a gente está junto há muito tempo aí fazendo fazendo experimentos aí com material reciclável, né, mas bacana demais. Depois manda o relato no, no site lá, a gente vê com o pessoal para fazer isso aí, mandar Legal. foto e tal, contar a história. Com certeza tem tem uma tem eu fiz algumas oficinas né em escola municipal em em coletivo né então tem todos os registros as posições do furo para qualquer um poder fazer uma flautinha dessa também tá bom gente obrigado tchau tchau valeu Fabi obrigado aí Olá nisso aí é uma oficina interessante que a gente já pode aí tá fazendo aqui no ter né uhum. de fazer as flautinhas muito legal. Ô, Ricardo, você que passa a bola pro próximo. Então, o Ricardo, ele foi até o banheiro rapidinho. Então, quem quer falar agora? Quem quer contar? Ô, galera, tem umas histórias. Eu tô com o um Canjica aqui, hein? Especialista então, manda aqui. Ver. Manda ver, salve, cara. galera. Boa tarde. Salve, salve. Meu, que alegria ver, ver, ver essa oficina acontecendo, hein, cara? Várias... Várias pessoas aí, muito queridas, muito lindo Vegan Biologia, Felipe Fonseca, Maurinho, o nosso querido Adriano aqui. Primeiro, né? O Adriano trabalha com a gente no Procomum, foi aí uma das pessoas muito importantes para a história desse Galpão aí. Eu vou começar contando alguns concertos que a gente, que não foi feito propriamente no Galpão, mas com as, a partir da gente ter se juntado lá no Procomum, né? E o primeiro deles é a, a história da, da minha ampliadora fotográfica. Eu tenho aqui um laboratório na minha casa de fotografia, né, analógica, e a ampliadora ela é como se fosse uma câmera reversa, né? você coloca o negativo e amplia e queima a foto. Eu comprei essa ampliadora por um preço muito bom, não sei se foi no transporte ou alguma coisa, mas a peça que fazia o foco, que é um fole, eu vou colocar aqui, daqui a pouco as fotos vocês vão entender. Ela, ela, ela, ela não estava precisa, né? Então, eu tinha que fazer um nozinho com cadarço, fazer o foco, né? E o foco, ele é super difícil, ele é milimétrico. E aí, nessa brincadeira, estava tava muito estressante de trabalhar e a gente começou a abrir para tentar pensar como é que fazia, né? E aí, a gente juntou aí os saberes do Maurício, que eu vou fazer a nossa homenagem aqui, que, né? Que partiu para outro plano na, na, na semana passada, que era o nosso mestre em fotografia, que já tinha 40 anos de experiência em fotografia, e o pessoal aí do Procomum, que faz a, a parte da cultura maker, para a gente tentar re, refazer essa peça. Né? Refazer a peça em si foi fácil. O problema é que o plástico ele não dava aderência suficiente. Então, com o tempo, o, o peso do fole que fazia o foco ia caindo e você perdia o foco. Então, não adiantava nada. Né? porque o foco ele é feito com microscópio, você pega o grão da fotografia para fazer o foco. E aí, nessa brincadeira, eu nem estava participando desse processo, eu, eu, eu, eu paguei a galera que eu não, não, não queria participar disso, mas aí eu lembrei que na época que eu era mais novo, que eu andava de BMX, a gente um dos problemas do, da, da bicicleta de BMX é o pé de vela, que é onde vai o pedal, é para ele não se mexer. né que você vai fazer uma manobra, quando você vai voltar o teu pé, se o pé de vela bate, tu bate com a canela no pedal não é muito agradável. O que, que a gente fazia? A gente cortava uma orelha de manopla, ou pegava uma câmara de ar antiga, e usava isso como se fosse uma... Como diz? O uma, uma, um negócio que você coloca na prateleira lá? Uma uma francesa. Não, uma francesa, uma, uma bucha, como se fosse uma bucha que você apertava e aquela borracha dava uma pressão que, que, que o pé de vela não mexia. Aí eu lembrei isso e falei, pô galera, vamos, fa é, vamos colocar uma borracha dentro. E aí o, o Caio, ele, ele imprimiu a peça que faz o rolamento no material emborrachado. Então deu a aderência suficiente para fazer o foco perfeito. Aí tem aqui algumas fotos, posso mostrar. É. Já estou conseguindo fazer todo o trabalho sem nenhuma dificuldade. né foco O foco microscópio, então, foi, eu achei que foi legal, porque juntou o conhecimento do, do Maurice, que tinha 40 anos de fotografia, do Caio, né, que é mais essa parte de impressão 3D, e do nada a solução apareceu numa coisa que eu fazia 15 anos atrás, com com as bicicletas, né? Com, que eu achei que nunca <risos> fosse ter alguma relação. Aí a gente vai, só para não tomar muito tempo, é, o, Canji, o Adriano, esse cara aqui é, tem o, o conceito no DNA, né? Aí a gente pensou um pouquinho dele contar um pouco a história do pai dele, que é uma história muito bonita, referência aqui na cidade de Santos, e depois se você quer contar outras histórias, se apresenta aí, fala para a galera aí, conta a história do teu pai a tua história. É, então, vamos lá. Eu também conserto muito. Eu também gosto da ideia de reciclar, mas não da reciclagem como todo mundo conhece, que é pegar uma latinha de alumínio e fazer, levar lá para onde os caras recicla. Eu também reciclo muito móveis, madeira eu uso muito, dia de sábado e dia de sexta-feira, que são os dias de lixo limpo, na ponta da praia e no Gonzaga, que tem muita madeira, muito coisa boa jogada no lixo ali. Eu também, assim como ele ali que fez a cabeceira da cama, faz mesa, eu também faço muito disso. Aqui no Vitor eu peguei um, um varal dele que estava quebrado, sem pés, virei ele ao contrário, coloquei ele na parede. É, a gente vai mostrando daqui a pouco. A parte ver. que abria para colocar mais, ela não só usa, tem a mesma utilidade e ele ainda usa como prateleira, faz um faz muita coisa com elas. Também é que eu não estou sem foto, eu celular aqui. Estou fazendo um barco mais ou menos desse tamanho aqui, de uns 40, 50 centímetros. Também só faço de coisa desse cara. Eu vou achando, eu vou juntando, eu coloco lá. E tudo isso começou com meu pai. Que meu pai era ambulante da Praia de Santos. Na época eu não tinha licença, não tinha nada. E meu pai pegava madeira, né? Fazia um carrinho de madeira, saía atrás de roda de bicicleta velha que os caras jogavam. E nisso ele fazia o carrinho e ia trabalhar. E eu cresci vendo aquilo, né? E aquilo eu gostava, eu gostava muito de ele também fazia muita ferramenta que antigamente não se tinha muito, e as que tinha também era cara Então, meu pai pegava, pegava um pedaço de ferro, fazia um maconha, ou fazia um martelo com ferro mesmo, dava uma envergada nele começava a martelar com aquilo, e com aquilo foi me desenvolvendo, e eu gosto muito disso. E também deu muito valor. Né? E é isso. Espera que eu não estou com foto, não estou com nada aqui para mostrar. Mas a gente mais. vai subir no site. E eu acho que é legal a história do, do pai do canjica porque o modelo que ele criou dos carrinhos de praia que basicamente é, que é, uma, é uma caixa de madeira, que é, um, que é uma caixa fô, de né? madeira, com mais. Aí ele pegava sempre, achar aquelas ripas de cama, né? Que aí ele fazia as divisórias ali, ele colocava os litros e colocava a groselha, a suco de morango para fazer a raspadinha. E o Cresci vendo ele, ele fazer, ele tinha que fazer quatro, cinco carrinhos, porque às vezes a fiscalização pegava quatro, né? Então o ele ia ficar sem nenhum, voltar para casa com esse dinheiro. Aí ele colocava uma bicicleta em cima e a gente ia juntando madeira e vinha arrastando, porque não tinha carrinho, não tinha nada. Aí chegava em casa e ele começava a montar de novo. E isso cresci com aquilo. Só eu, eu tenho mais três irmãos meus irmãos nunca gostaram disso, mas eu sempre gostei. Mas o que eu acho legal é que esse modelo de carrinho, digamos, virou padrão, né? Então, acho que até hoje isso foi, foi 30, 40 anos atrás, né? Ah. Até hoje, o modelo do carrinho de praia, ele basicamente é esse, né? Que são dois garfos de bicicleta, como se fizesse um si. Um, um, um, um... É, agora é, eles já estão mais modernos, já estão evoluindo uhum. já para quase trailer em alguns lugares, né? Mas a essência parece Mas que é a mesma. quando saiu a licença, que foi feito o modelo para ser feito de metal todo estruturado, foi o modelo padrão que era feito na praia, que meu pai que fazia mais 50 ou 60% dos carrinhos, ele fazia para ele e fazia para os amigos dele, né? Aí vendia uma parte e o resto ele deixava guardado lá. Mas virou praticamente a base, né? É isso. Aí depois disso aí entrou a prefeitura, legalizou, mas foi uma longa luta. Isso aí é outra história. Aí já é outro, outro capítulo aí. vou é. passar a palavra a galera, aí vou, vou rapidinho mostrar algumas coisas aqui em casa que a gente consertou também. E aí a gente... É, estamos fazendo uma agora que é, é. <risos> Aqui, ó, vocês estão vendo que travou um pouquinho? Aqui tem o, o armário para tocar discos, né? que era um armário que estava na rua com cupim, aí o Maurinho que desenvolveu, né, de usar os, só as estruturas mesmo, uma madeira nova para tocar discos, e ali vou mostrar o, o varal que foi a ideia do Canjica, do Adriano, que basicamente eram um, um, esses varal de apartamento, né, que a gente só apoiou na parede, Ele deu aqui um varal suspenso, facinho de usar. Também só é só um ganchinho e o próprio pé dele é, faz o, o peso, digamos, né? A, a própria aba dele faz o peso. Então é isso, galera. Muito feliz de estar vendo essa oficina acontecendo aí. Parabéns pelo pela ideia, galera. Muito massa. Valeu, ah, legal, obrigado. Aponto e valeu, eu vou subir valeu. as fotos lá no site, convidar todo mundo para subir. Quem tiver dificuldade de subir, pode falar comigo que, que, que a gente ajuda a fazer texto, a separar o material. Vamos fazer essa, essa, essa coleta massa aí para colaborar com as histórias. Valeu, Vitor. Aponto valeu, o próximo Victor, aí, valeu. vai. Adriano, Pô, vou chamar o... O Maurão, o Mariano, do Futráfico, eu estou curioso para escutar as histórias dele. Um salve, meu amigo. Tô... E aí, mano, tô... Um salve, meu rei. Um forte abraço para tu. Opa, salve, salve. Na verdade, é que vim mais para escutar. Né? É, o, é, o meu interesse para essa discussão do concerto é mais no sentido de a gente poder é, dar longa vida às coisas, na verdade. Né? Acho que eu sempre penso na coisa da da longa vida das coisas, até se mexer com as coisas analógicas, tocar discos, instrumentos e tal, mas a história da, da longa vida, e ter como... É, como vocês produzem, por exemplo, a questão 3D, por exemplo, você ter novas formas de produzir outras coisas para ter repor algumas coisas que sumiram de equipamento. você tem muito de equipamento isso, por exemplo, você tem um exemplo simples, é, o... o... acho que eu tenho aqui... Isso aqui... Não vou lembrar que é isso aqui, né? O, o Alckmin, né? muitas vezes tem o um tem o um problema do Alckmin, Alckmin. Tem uma peça nele com uma... é uma, uma... uma espécie de uma correia que é difícil de achar, ela perde, por exemplo. Então, você tem outras formas de recuperar muita coisa que... É... Você pode ter longa vida para os equipamentos, no caso da música, só no caso do meu no caso da música, né? De que você possa usar. E esse é um grande desafio, né? a gente poder é, fazer as coisas durarem, porque elas é, pela própria ideia que você coloca da obsolescência das coisas, né? Você compra um negócio e Então, nesse sentido, não não eu eu eu lido da fronteira. Eu levo alguns caras que consertam, né? Eu fico enchendo o saco do cara quando ajudar mexer nas coisas e então... tal. Mas assim, estou aqui para aprender com vocês, não... não tenho grandes experiências. Meu campo é mais da dos instrumentos musicais. Obrigado, gente. Falou. Bora, Marão, eu agradeço aí, muito legal. Estou achando legal que, que uma temática comum aí é, é a música, né? Bem interessante é, isso. É tem muitos músicos em Santos, Santos é uma cidade musical, né? Que massa. É, e também uma questão que a gente que foi se convidando, né? Então, acho que interesses em comum, e acho que uma coisa que está aparecendo bastante assim, é que acho que... Várias pessoas foram citadas em mais de um conserto, assim, né? Então, acho que essa coisa da rede é importante, né? Ninguém, consertado, ninguém tá, tem consertado nada muito sozinho, mas sem um processo de ajuda. Às vezes, um dá um pitaco numa coisa, o outro vem e faz outra coisa, né? Então, esse, os consertos têm sido processos coletivos e essa rede que a gente tá, tem criado e vem reforçando, acho que ajuda cada vez mais nisso, né? A gente já está trocando essa ideia que a gente conhece, pô, eu sei que o cara ali mexe com isso, né? Então, a gente vai acionando essa nossa rede para conseguir é, consertar cada vez mais e ter uma durabilidade aí nas nossas coisas, né? Combater toda essa questão aí. Acho que é uma questão que está aparecendo assim, ficando bem claro que tem essa coisa coletiva, né? então, Galera, eu queria fazer só um comentário rapidinho, Felipe. Desculpa te cortar, quanto a isso que o Mariano comentou de, dos objetos obsoletos, né? E, e a... Cara, com a fotografia acontece a mesma coisa, né, e aí uma coisa que tem me ajudado muito a fazer é, é baixar os manuais técnicos, isso aparece muito na internet, pelo menos a fotografia, cara, tem muito manual antigo que o pessoal faz PDF, né, e esses manuais, eles são muito bem desenhados, cara, então, por exemplo, com a ampliadora aqui, a gente achou o manual técnico dela, que era um manual de conceito, que tinha algum maluco que, em algum lugar, colocou esse PDF online, e aí a gente, a, a, a gente já tinha quase essa, a certeza de como era a peça, mas vendo o manual ficou fácil. Então, um, uma coisa que tem ajudado muito é isso, né? É, é, é, é, tem, eu não sei no, no campo da música, mas eu imagino que tem, cara, que pelo menos em toca-discos, eu, eu sei que tem um site de, que tem os manuais de toca-discos, isso ajuda pra caramba, velho, que, às vezes, mesmo um manual de uso, só o nome da peça, se você fala pro técnico depois, entenda que às vezes uma matificador que a, gente, que, que a gente tinha aqui era de falar o nome da peça, que você chega no técnico, de, de cara que conserta câmera, que conserta alguma coisa de ótica, você tem que falar o nome da peça pro cara, só pra gente saber o nome, o cara já dava o estopim. Então, uma dica que eu te dou é essa daí, não sei se você já faz, imagino, mas só para compartilhar e não deixar passar também. Eu acho que tem um, tem um, um gráfico interessante relacionando é, a existência, assim, o preço de um produto e a existência de manual. As coisas que são muito baratas não tem manual de serviço, porque não se propõe que essas coisas sejam consertadas. As coisas que têm um preço médio para alto, e aí eu penso em equipamento fotográfico, por exemplo, é, costuma ter, ou, uh, enfim, equipamentos de áudio profissional mais caros, o fabricante produz é, o, o, o manual. E aí as coisas que são caríssimas, geralmente pode existir o um manual, mas ele está restrito. É só para quem faz parte do clube, para quem pode, para quem participa daquela consultoria e tal. Então tem, tem esse, esse gráfico aí que sobe e desce. Né? E, mas eu acho que tem algumas... Eu estou eu fazendo umas anotações aqui, porque tem uma coisa que eu esqueci de comentar, que um dos outros objetivos do projeto, além da gente coletar mil histórias de concertos, é a gente fazer declarações que são como espécies de manifesto sobre o que, que significa consertar e quais são as questões que se enfrentam. E eu acho que a gente falou de alguns elementos importantes aqui hoje. Um deles é justamente essa coisa das ferramentas. Né? E tem um tem um, uma coisa que eu até lembrei depois por um outro motivo, mas tem uma, uma tendência acontecendo em diferentes lugares do mundo, que é a ideia de bibliotecas de ferramentas. Então, que um grupo de pessoas possa compartilhar. E o exemplo que se usa é uma estatística, que eu acho que é em grande medida inventada, que as pessoas falam que a a, a, a furadeira doméstica, em média, é usada por 14 minutos ao longo da, de toda a vida. E as pessoas compram o equipamento e usam ao longo de toda a vida delas, por 14 minutos, aquele equipamento e por isso se propõe que as pessoas possam compartilhar essas coisas. É complicado, a gente estava naquela reunião há, há poucos dias, né, Fred, falando essa coisa, mas, meu, compartilhar ferramenta é uma coisa difícil, mas o que tem se feito em alguns lugares, e assim, eu conheço alguns exemplos já de lugares na Europa que tem isso, tem espaços comunitários que tem regras, e as regras são que nem regras de biblioteca, então a pessoa vai pegar uma ferramenta, ela tem uma data para entregar e ela tem que entregar em condições. E aí com isso se faz. E eu lembrei disso, na verdade, agora há pouco, quando o Ricardo estava falando ah, da manivelinha para trocar as cordas. Que, cara, eu tenho uma manivelinha dessas há uns 20 anos, eu devo ter usado ela umas 10 vezes. Então, esse é o tipo de coisa que é muito mais interessante pensar em, pô, eu vou emprestar minha manivelinha para outros músicos do meu bairro, como é que eu faço isso, né? Do que eu comprar uma e todo mundo tem que ter uma, porque a gente quase nunca usa, né? Usa quando tem que trocar. Geralmente usa quando tem que trocar todas as cordas. Se trocar uma só, não precisa. Mas eu é, então. Acho que são. É, são é o, problema, o problema disso, assim, eu acho, eu estou pensando, eu, eu concordo totalmente, estou vendo o comentário da Andréia aqui. É, no chat, que é importante e desafiador é compartilhar ferramentas, igual é compartilhar qualquer coisa, né? Porque tem... eu, eu Já muitos anos atrás, uma viagem que eu fiz para a Holanda, já estava rolando carro compartilhado. É, na verdade, não é o seu carro pessoal que você foi lá e comprou, é um serviço, né? Então, assim, é, também acho que é diferente, por exemplo, o Ricardo falou da, de, de uma certa afetividade que a gente cria com esse tipo de coisa. Eu acho que, primeiro, tem uma diferença entre a ferramenta que você foi e fez um investimento, que é sua, você fala, pô, finalmente eu comprei a ferramenta, a, a furadeira, bateria, que eu queria tanto. E aí você colocar isso para o uso coletivo é muito mais desafiador do que se for um serviço, ou seja, uma empresa, um centro cultural, uma organização comunitária que adquiriu aquilo e disponibilizou para quem é, está registrado, cadastrado ou... Nessa, nessa ou dentro dessa comunidade. Acho que tem essa diferença. E, e segundo, também, eu acho que é, um, que é um outro grande desafio é que, geralmente, quando a gente compra ferramentas que são muito específicas, como, por exemplo, essa manivelinha, por que, que você tem uma ferramenta que você vai usar do, apenas 10 vezes durante a sua vida? Porque quando você tiver necessidade, você quer ter ela imediatamente. Porque grande medida dos consertos que a gente faz no dia a dia... São coisas que você conserta na hora que você precisa, né? Não dá para esperar. Vou dar um exemplo. Está até aqui, depois eu posso até virar o computador. Tem uma caixa d'água aqui na minha casa, que é uma caixa d'água reserva, de 5 mil litros, que fica enterrada na frente com uma bomba. Aqui eu moro em uma região, eu moro em Brumadinho, na zona rural de Brumadinho, em Minas. É uma região de abundância de águas assim, fenomenal mas que cada vez mais está tendo racionamento de água, falta de água, pelo mau uso, pela presença da mineração, enfim, por, por todos esses motivos óbvios que, inclusive, trazem a gente para pensar com dentro de um contexto de mudança climática, etc. É, falta água, é bizarro, é um lugar que é próximo de Belo Horizonte, é um manancial, qualquer lugar que você cavar aqui, é, mina água, mas falta água nas casas. O fato é que tem uma caixa d'água que reserva, que nem era, eu acho que nem era para ter. Né? Para que, que você tem uma caixa d'água reserva num lugar que tem tanta água quanto Minas Gerais? Mas enfim, cara, e aí essa caixa d'água quebrou a tampa com o passar do tempo, né, ela fica exposta na luz e a tampa foi rachando e criando, e tendo alguns buracos na tampa da da caixa d'água e, e algumas vezes aconteceu de sujar muito a água ali eu fui lá com um limpador, uma redinha limpei, aí uma vez estragou a bomba e eu achei que é porque era excesso de poeira que tinha caído ali dentro e que a bomba entupiu e acabou queimando por, por ser forçada mas cara, eu nunca tomei a providência de consertar a tampa chegou ao ponto de eu comprar a resina, os materiais e ficou um ano aqui e eu não, não tomei essa providência. Aí o que aconteceu? Veio a fiscalização da dengue. E aí eles abriram a, a, essa caixa d'água e tava com larva lá dentro. Não sei de, se era é, a Aedes ou co, o que era, mas eles identificaram umas larvas. Cara, no dia seguinte eu fui lá, peguei o material que estava parado há um ano e, e, e consertei. Então, assim, que, por que, que eu estou contando essa história? Porque eu acho que... É, essas ferramentas muito específicas a gente acaba adquirindo para você ter a, sei lá, o conforto, talvez, de quando você precisar trocar a corda do violão, você poder fazer isso na hora. E eu acho que isso é um grande limitador para a é, ideia de, colet de ferramentas coletivas. Infelizmente, ou sei lá, é, é, sei, até, nem sei até que ponto que essa, que, que essa, o que eu estou trazendo aqui é relevante para a discussão, mas é, eu também tenho muito mania, cara, de ter essas ferramentas específicas. É, eu falei no início da cola Tight Bond, né? Que é uma cola foda e tal. Eu comprei uma Tight Bond de poliuretano, que é uma cola caríssima. Tem gente que tem mania de várias coisas, eu tenho mania de cola. E eu comprei essa Tight Bond PU, que é uma cola de R$ reais. Cara, anos atrás eu usei tipo uma vez. Uma. Mas eu sei que o dia que eu precisar de colar uma coisa que nenhuma cola funciona. Eu, estico, eu vou ali na minha oficina, abro o armário e ela está aqui disponível, sabe? Então, realmente, tu, toda essa, todo esse discurso para falar que eu concordo demais com a Andrea, que é importante desafiador, mas talvez também necessário, né? Essa lógica aí de compartilhar ferramentas, etc. Eu não sei se essa aqui alguém vai querer compartilhar, porque se você bate muito forte, ela arrebenta, vai na sua cara, né? Então é muito perigoso. Ó, Fred, a Andrea perguntou qual que é a cola que ela quer também. É tides, Bonds. Tides, tides. Eu não sei o que você é conte Bonds. É, é o patrocinador? <risos> não, quem dera, né? Eu comprei eu não... essa cola, eu não sei onde que eu tava com a cabeça de pagar cento e tantos reais uma cola. Não devia. Mas eu, eu... Tem, uma, tem uma nacional que é tão boa quanto. Se chama Woody Wood. Ah, UD. aí, ó, tá vendo? Ela é tão boa quanto. Põe no chat aí, por favor. Informação importante. Apesar uhum. de que eu acho que a minha nunca vai acabar, mas para a Andréia. <risos> e sobre essa questão do compartilhamento de ferramenta, o espaço aqui é um espaço que se presta a isso. Né? Não, ninguém, não é de ninguém, o tipo Procomum comum que adquiriu essas ferramentas. E a gente está num processo de construção do uso coletivo de como isso vai funcionar. Né? Então, a gente está acertando isso entre a gente como é que vai funcionar o uso coletivo dessas ferramentas que foram recentemente adquiridas e aí depois é, também... eu acho que pra conversar eu... sobre isso como que está sendo isso né do compartilhamento de ferramenta é, eu acho que tem que vir junto de um processo de educação mesmo de ensinar as boas práticas porque uma coisa é segurança né é EPI outra coisa são boas práticas de uso é meio diferente, eu acho. Eu, eu já fiz, pô, cara, já fiz, sei lá, 100 oficinas de gambiologia com criança. E eu deixo as crianças usarem furadeira, por exemplo. Você está monitorando do lado, etc. Mas uma coisa é segurança do trabalho, outra é o um bom uso. Porque tem gente que usa a furadeira, por exemplo, que gasta a broca, porque pressiona muito forte, faz muita força. O jeito de usar a ferramenta também... É determinante para essa ferramenta ter uma vida útil, suficiente. Sim. E eu acho que eu, que essa lógica do galpão passa pela obrigação de ter EPI, claro, para vocês não terem problemas de acidente, mas também por um treinamento no uso dessas ferramentas, porque aí é. fica mais possível, né? É, e acho que essa é a grande dificuldade né, desse compartilhamento, que a gente nunca acha que vão ser tão cuidadosos que nem a gente, né? A gente... Você sempre acha, caramba, será que vai ser tão cuidadoso como eu sou, né? E aí que dificulta essa parte de emprestar uma ferramenta e tudo mais. Acho que o Titio quer contar o conceito, Titio? Vamos, vamos lá. Eu, eu vou me apresentar. Boa tarde, meu nome é Antônio. Eu faço parte aqui do Santos Hacker Club, que é um laboratório hacker que tem aqui. A gente tem impressora 3D, máquina de corte a laser, enfim. A gente desenvolve várias atividades, é, inclusive o Caio, que o Vitor mencionou, também, é, é, também faz parte do nosso grupo que consertou, imprimiu a peça. E ele mencionou uma coisa que, na verdade, ele tá, é, é, ele falou material emborrachado. Na verdade, eu conheço a história porque eu participei um pouco desse processo. É, na verdade, foi impresso 3D, só que em volta da, da, da, dessa, dessa rodinha aqui que sobe e desce, foi usado um material, um tubo termoretrátil, que é um material de borracha que você esquenta ele contrai para isolar fios elétricos. Né? Então, um detalhezinho que eu não sei se o Vitinho sabia, mas é uma coisa bem legal. Bom, eu vou falar um pouco, uh, antes de eu entrar no reparo que eu fiz, que eu tenho alguns registros em vídeo, eu queria falar, é, a gente está falando de clima, mudança climática, né? e a grande surpresa foi a pandemia, né? E com a pandemia, ó, houve a grande necessidade da gente gente é, reparar equipamentos como respiradores, né? O pai do grilo está aqui, ele é da área de oxigênio, né? E isso aí a gente tem que agradecer também aos técnicos profissionais, como os técnicos do Senai e todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, né? Porque, assim eu até anotei umas coisas, que a necessidade é a mãe do reparo, porque, como o rapaz acabou de falar da caixa d'água, ele estava com tudo pronto, já podia ter feito, mas a necessidade bateu a porta e falou, agora eu tenho que me mexer e reparar é, o que... Bom, aí, outra conexão que eu faço sobre reparo, conserto, é a gente dar o valor do trabalho da pessoa que produziu aquilo. Né? É uma homenagem, quando a gente repara uma coisa que não funcionava mais, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que produziu. Né? Uhum. E há uma outra coisa que eu vou mostrar, é um brinquedo, tá? Que era um brinquedo de infância do meu tio, que eu acabei... É, caiu na minha mão para consertar, ele não ligava, não rodava o motor, era é um brinquedo elétrico. E... E isso traz alguns dilemas, né? do tipo, a questão do descarte, as coisas foram se tornando é, com uma qualidade de fabricação menor para atender uma demanda maior, e a é um custo de produção também menor. Só que, até por uma necessidade da indústria ter que ficar vendendo as coisas. E aí a gente está num dilema moderno, em que a gente tem muitas coisas que quebram e coisas que e em determinados países, que têm um poder adquisitivo maior, conseguem comprar produtos mais em conta, é, é, muitos produtos são descartados, isso já é bem antigo, a gente aqui no Brasil, a gente estava até conversando um pouco antes de começar, que há muitos anos a gente já ouve histórias que, ah, no Japão o pessoal joga a televisão funcionando no lixo porque tem uma mais moderna. Então é um certo dilema, Do lado, de um lado você está ajudando, quem está comprando, está fortalecendo a indústria nacional da televisão, porém, aquele outro trabalho que foi feito lá atrás está indo para o lixo. É, então, é só para a gente pensar. É, e agora eu vou passar o vídeo do brinquedo, inclusive, coincidentemente, é um brinquedo japonês. É... Deixa eu ver qual, qual dos dois, para tem um que é quando ele não estava ainda funcionando muito bem. Será que é esse? Será que não sei, é esse? vamos lá, de repente mostra os dois. Ele não ligava, tá? Porque a caixinha onde fica a bateria estava tava com mau contato. E, ah, essa é a primeira, ó, a buzina. Eu toquei ali, não funcionou. Mas o carrinho começou a girar pelo menos, né? num primeiro momento. Aí a gente vai começando a entender, ele anda, ele tem, ré, vai para frente, vai para trás. É um, fusquinho. É um fusquinha, no fundo da imagem vocês conseguem Na próxima imagem a gente vai ver agora. E esse aqui será. Isso. Funciona. Vamos lá. Será que é o mesmo o vídeo? Mesmo? Acho que é o mesmo vídeo. Espera aí, então. Vou procurar o outro. Só um minutinho, galera. Agora vai. Espera é. Isso. Espera aí, que agora eu vou compartilhar de novo. Aí. Só mais um segundo. Todo mundo vendo? Sim, Agora a buzina sim, já sim. vai funcionar. E a rodinha está... A, a roda tá bem melhor. Agora engrenagem, lubrificação, limpeza. está tá lá atrás, né? Isso não no fundo a gente tem lá a carcaça e é muito interessante porque é tudo feito de metal, né? E, e um carrinho assim muito resistente. Ele deve ter tomado muita pancada, é, mas depois que eu botei ele, arrumei direitinho. Eu acho que ele vai ficar funcionando por um tempão, sabe? Comecei até a ter, ter algumas ideias de colocar algumas alguns implementos de repente um Arduino nele criar algumas outras coisas é, então assim essa é um pouco da, da assim eu já eu, eu adoro fazer concertos também e a gente e quem conserta coisas às vezes as pessoas meio que entre aspas acreditam que você consegue consertar uma coisa que você às vezes nunca nem viu e chegam com algumas coisas diferentes Uh, ou às vezes a própria necessidade, aqui no caso, aqui nesse galpão que a gente está falando, temos máquinas de costura aqui, que eram da antiga instituição e tal, e, e não funcionava a maioria delas, e uma delas, é, é um amigo nosso foi uh, costurar, e comprou tudo, alinhou, viu mil tutoriais no, no YouTube e tal, que inclusive é uma ferramenta excelente para quem está buscando informações sobre reparos, é... Tem de tudo lá, é excelente. Já consertei micro-ondas, vendo coisa no YouTube, um monte de coisa. E aí eu, eu falei, pô, falei para o Luiz, né, que é quem tava querendo costurar. Falei, Luiz, vamos dar uma olhadinha no YouTube, porque a máquina ligava, mas o motor não dava partida. E como tem três, tem, tem umas três ou quatro máquinas, e três delas são da mesma fabricante, e, e com o mesmo, eu olhei na especificação, o mesmo tipo de motor a gente descobriu que o que, que tava, qual era o problema, era o capacitor de partida da máquina. E aí eu, como era um domingo ou um sábado, eu não me recordo bem, é, não tinha condição de comprar o, o equipamento, o, o componente. E aí a gente tirou da outra máquina, que não ia usar, que era uma máquina mais complexa, de overlock, e guardamos o capacitor na gavetinha da máquina para comprar depois, e a máquina, que é a, a tradicional de costura, de linha reta, tá voltou a funcionar. Aí depois a gente fez a troca do óleo e por aí vai. Então, assim, a minha mensagem é essa, do tipo, ah, outra coisa que eu queria falar é, a gente falou da educação e criar essa cultura do reparo que antigamente era, era muito mais presente. E hoje eu fico pensando, poxa, a gente fala tanta coisa que podia ensinar na escola, é, e eu acho que poderiam haver atividades que as, a, a, a, focadas nisso, aprender as ferramentas, consertar uma ferramenta, fazer uma ferramenta, consertar um equipamento, levar uns brinquedos para consertar, enfim, tem uma infinidade de coisas, porque senão as pessoas só querem comprar e, e, e a gente sabe que os recursos, não é, que isso é só uma questão financeira, é a questão dos recursos do planeta Nossa. e de novo, Nossa, finalizando, valorizar o trabalho de quem fez aquilo, né? Ah, é Obrigado, Antônio. Eu acho que sim, já, já pegando esse teu ponto no fim agora, é, e aí voltando lá para o que eu comentei sobre o primeiro texto que eu escrevi, que chamava Gambiarra, Repair Culture, eu fazia justamente uma crítica ao que eu via na cultura maker, da fabricação digital, que no começo, lá por 2008, se falava bastante, no assim o discurso da cultura maker tinha muito... É, elementos de consertar e de, man de manter os recursos e de fazer produtos adaptáveis que poderiam é, ser transformados ao longo do tempo. Tem um exemplo clássico lá do, do Adrian Bauer falando sobre um sapato que a pessoa vai aumentando e tal. Só que, assim, alguns anos depois, todo o discurso da cultura maker foi meio que tomado por uma mentalidade empreendedora. E eu, eu, eu ponho muito a culpa no Chris Anderson, que era o cara da Wire, do TED e tal, que ele trata a ideia da cultura america como a quarta revolução industrial, a nova revolução industrial. E assim, tem um texto que eu escrevi depois que eu falo, pô, mas a gente não resolveu os problemas das últimas, já estamos querendo fazer mais uma onda. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, e aí é um termo que eu vou, que eu vou tentar brincar um pouco agora, que é a gente usa muito a ideia de populismo quando se fala sobre política, né? Então se identifica... O, o líder populista como o cara que adota medidas que são insustentáveis para agradar as pessoas agora. Então, o cara toma decisões que depois, daqui a 4, 8, 10 anos, o governo de então vai ter que lidar, mas que naquele momento dá visibilidade, dá aprovação. E eu acho que tem uma característica bastante parecida da produção industrial como ela é feita hoje. Então, existe um populismo industrial em que se faz a produção de coisas baratas, novas, para que as pessoas comprem, mesmo sabendo que isso não é sustentável. E a indústria sabe que isso não é sustentável, que não vai haver recursos, os recursos vão ficar mais caros. Mas, ainda assim, continua produzindo dessa forma, sabendo que vai colher lucratividade a curto prazo, porque o sistema é, facilita que isso aconteça. Então, muito legal, Eu acho interessante essa, essa coisa dos brinquedos antigos. E, por outro lado, também ele é um brinquedo elétrico, e um brinquedo elétrico é muito mais fácil de consertar que um brinquedo eletrônico. Né? Se for pensar daqui a 10 anos, os brinquedos de meus filhos têm aqui, por mais que a gente tente evitar coisas eletrônicas demais, mas é muito mais fácil consertar um brinquedo, sei lá, do meu tio, do meu pai, do que um brinquedo dos meus filhos. Eu lembrei de uma... De uma eu fiz uma entrevista no ano passado com uma professora de tecnologia e arte lá em no Texas, que já é, sei lá, ela já é septagenária, já tá, deve ter mais de 70 anos, a a Sandy Stone, e ela contou uma história nessa entrevista que, que no, no início dos anos 80, ela estava em um estacionamento lá na Califórnia e ela achou uma placa de uma placa mãe de um Apple, do Apple II, que foi o né, o segundo computador da do Macintosh. É, de todos os tempos. E, e ela gostava de tecnologia, não sabia direito como que mexia, tava aprendendo e tal, mas ela pegou aquilo e sacou que o computador tava cheio de X, que a placa-mãe tava cheia de X em alguns pontos. E cara, e ela falou que ligou para a Apple na época e falou: olha, eu achei essa placa e eu queria montar essa placa, consertar ela, como é que faz? Aí ele falaram não, a gente vai te mandar o um manual de instruções. E aí eles mandaram o manual de instruções pelo correio ah. e ela sacou que onde tinha o X era onde tinha quebra de circuito, tipo curto, não curto, mas quebra de circuito que, que a, a gravação né, na, na placa ficou mal feita, então tinha, tinha que fazer tipo um jumper para resolver. E ela fez esses jumpers, o manual de instrução entregava todos os componentes que usava. Ele, ele listava todos os componentes e as posições ou seja, você pegava a placa-mãe, ia na loja de eletrônica, comprava os componentes, capacitores, os chips lógicos, etc., etc., e ela montou o computador. E o computador funcionou, tipo, anos e anos e anos, e aí depois ela começou a customizar, não tinha disquete. O disquete não funcionava para essa máquina específica, depois de alguns anos, porque ela ainda não, não, não, tinha, não suportava ainda o protocolo, disquete, sei lá, IDE da vida e tal. E aí ela, ela fez uma, uma, um hack na placa e conseguiu fazer esse computador passar a ler sketch, monitor também, é, para ter uma interface gráfica, que também não estava previsto na placa original. Mas eu estou contando isso, fora que eu acho que é uma história interessante de pensar a Apple atendendo o telefone e mandando o um manual de instrução... É, só para completar, porque, porque quando vocês trouxeram esse tema do manual, e, e o Felipe falando agora do, da diferença dos produtos eletrônicos para os elétricos, né? o problema é que os manuais hoje em dia, eles são manuais de ensinar a usar o produto. Né? No máximo, eles ensinam você a como navegar na interface. Ou seja, é para você de configurar a rede da sua é, Smart TV, você vai configurações, Rede e etc. A gente não tem mais manuais de, de, de, de reparo no fim das contas. A gente tem manual de instruções, eu acho. Mas que mudou, é pensado, né? Era manual de instruções, era para você consertar também, né? Tinha ali uma, t, é, mostrava um pouco das entranhas desses equipamentos. E os manuais de instrução hoje em dia são pura e somente manual de uso. Na verdade. É até pior, porque acaba imprimindo um livreto dessa grossura em vários idiomas, porque Sim. hoje em dia os manuais é em vários idiomas, o mesmo, e não ensina nada. Então, gasta papel. É pior, sabe? era é melhor que não tivesse muitos, isso. Muitas vezes os caras não imprimem mais manual, mas te mandam um CD para acessar. E meu... Cara, não, e, não e, mais e, e CD, aprender a usar esses equipamentos eletrônicos digitais de hoje em dia, até meu filho de dois anos aprende, sem precisar de manual. Para que o gastar Lu... um volume impresso? O que eu acho que a grande discussão do Right to Repair, que é essa discussão política que está tendo na Europa agora, que a gente nem mencionou hoje, acho interessante, é que a, é, a, a, a proposta de mudança na legislação desses países em torno de consertos, ser uma coisa obrigatória, passa pelos manuais ensinarem qual é o funcionamento interno das coisas. Uhum. E eu acho que isso é uma grande sacada, sim. É, aí tem a questão de prover os, os componentes né, por um prazo mínimo, ou seja, os componentes têm que ser encontrados no mercado, nem que seja numa assistência técnica especializada, mas assim pensar o manual, que o manual de uso ele é cada vez mais dispensável. Se a gente quer fazer uma mudança e pensar que o manual é uma coisa importante, tem que ser o manual mesmo, da placa-mãe, da coisa por dentro, porque senão cai na, na mesma lógica de insustentabilidade. É. aproveitando isso que você falou da, da, de toda essa discussão é, e como você mencionou a Apple ela está no epicentro de toda essa discussão né porque uh, quando você compra um se você comprar um equipamento moderno você não tem condição é, porque assim vamos supor que você não tem um o manual mas você mesmo assim falar e descobriu como ele funciona aí você descobriu um determinado componente que é o problema só que aí a, a, é, pela informação que eu tenho a Apple é, é, é, faz acordos com aquelas grandes empresas que fornecem os chips de forma que você não consiga comprar e nenhuma outra empresa distribuidora de eletrônica vai bater lá na porta e vai falar olha, eu lamento, eu não posso vender esse chip então é, é, a coisa entra num nível é, tão milimétrico ali que você, é, é, você fica sem Uh, uh, você perde esse direito de, de, de reparar as coisas, você não tem como comprar o componente. Talvez fabricando o componente, só que aí começa a ficar uma loucura. né? Ah, isso se estende também a outras coisas que a gente... assim, A gente pensa muito nos exemplos ah, do celular, do computador, do tablet, que é difícil de consertar, mas tem um caso muito bem documentado que gerou bastante barulho nos Estados Unidos, que foi quando a John Deere, fabricante de tratores resolveu proibir que as pessoas consertassem elas mesmas os tratores, porque tinha, eram tratores smart, cheios de componentes eletrônicos. E tem um monte de questões aí que a empresa alega que, ah, não, é, é segurança do usuário, ou é confidencialidade para não perder competitividade frente à concorrência. Mas, na real, é isso. Eles estão deixando é, as pessoas cada vez mais dependentes deles venderem o serviço de conserto que, muitas vezes, não está coberto pela garantia. Eu colei aqui o link da campanha no chat, aí da campanha do direito uh, pelo conserto, que o Fred mencionou por cima, mas, assim, é uma campanha que surgiu há alguns anos, tem alguns parceiros nossos de projetos que participaram dessa campanha, e eles estão conseguindo, aos poucos, é, convencer os governos de diferentes lugares, especialmente aqui na Europa continental, na França, na Alemanha, na Suécia já rolou também, e no Reino Unido agora parece que também estão aprovando uma lei que vai nesse sentido, nenhuma delas ainda é perfeita, mas eles vão começando a construir essa possibilidade de obrigar as indústrias a fornecerem peças sobressalentes, informação sobre como consertar, né, manual de serviço que eles chamam, e por um certo tempo, por um prazo muito maior. E eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é a gente pensar em como buscar é, essa referência e trazer essas discussões também para o Brasil. A gente tem uma indústria que é totalmente dependente, né? a gente uh, tem pouco, uh, pouca construção de conhecimento sobre engenharia, design e produção de produtos no Brasil, então a gente pega muita coisa pronta e só adapta, mas ainda assim é importante que a gente tenha essa discussão, porque ao mesmo tempo no Brasil a gente tem uma das mais avançadas leis de resíduo sólido do mundo, embora ela não esteja regulamentada, ou seja, na prática ela ainda não funciona concretamente, mas a lei ela é muito interessante, ela traz elementos bastante contemporâneos. E no seminário que a gente teve essa semana, a Isabela falou um pouquinho sobre isso, né? a ex-ministra do Meio Ambiente. Mas é interessante a gente pensar em como a gente usa os mecanismos que já existem, por exemplo, a política nacional de resíduos sólidos, e começa a construir essa ideia do direito aos consertos como parte dela, e baseado por ali. Então, pensar em como também a sociedade pode se envolver na produção de leis que ajudem nesse sentido. Fred, eu acho que a gente está no final do tempo programado. Queria... Tu quer dar uma mostrada no site aí, rapidamente? A não ser que alguém tenha mais uma história de concerto para contar agora. Está mudo, Fred. Continua mudo. Não estou te ouvindo. Foi mal. É, eu só quero antes... É perguntar se alguma das, das mulheres aqui presentes, acho que tivemos um papo muito interessante, mas tanto quanto com voz masculina. Então temos a Cidinha, Thaís e Carmen, Maria Eduarda, Marina, Venina, se presentes ou não, não sei, tá sem câmera, mas se quiserem compartilhar alguma coisa, vai ser muito bem-vindo também. Acho que dá tempo de rolar mais, mais alguma historinha de reparo aí, né, também, se alguém quiser mostrar. É, é porque a gente começou 10 minutos atrasado, né? É, é. A gente estende um se pouco. pouco para ouvir mais um aí, eu queria ver mais um, pelo menos. Mais a Andrea, um Mayara... a Nayara também, né? Ah. É, a Nayara saiu. A Andrea também, eu acho. Vê se a, a, a Marina também tá saiu também? Gente? A Marina está aqui. Ô, Marina. Chama Marina está aqui ainda? Não, ela teve que sair, eu acho também. Acho ah, ela, não, tá eu aqui. vi ela dando tchau, ah, não, não tá sei. Aqui, se... Ela mandou um tchau aí, não sei se ela foi mesmo, se ela tá saindo. Ah, ela eu abriu o microfone, Marina. Oi, Sim. Marina, tudo bom? Ah, vocês vão me ouvir, eu estava tentando ligar aqui o que eu estou no celular. Gente, ah, muito tá... legal. Eu só queria, assim, acho que parabenizar pelo evento aí, né? É muito inspirador, legal saber que tanta coisa está acontecendo nessa, nessa pegada, assim, né? E, e Grilo, nossa, agora que eu vi que o que seu pai faz, gente, agora está explicado quê. Mas eu que inspirei ele. Você que inspirou ele. É, eu comecei nossa, primeiro com esse lance. Legal, gente, que legal, muito bom, adorei, viu, Ricardo, seu, tudo que você faz aí na sua casa, muito incrível, e aí, gente, nossa, é, nem sei que história contar, eu acho que eu também sou super dessa pegada aí do, do reaproveitamento e tal, mas, sei lá, acho que eu queria contar rapidinho duas histórias, assim, que que acho que tem a ver, uma que tem a ver aí com o comum, que é o trabalho que a gente tá fazendo agora, né, até o, o Mauro tem acompanhado aí, a gente tá fazendo a... Uma nova, uma nova visão, né? uma nova visão para os resíduos, aí já que a gente está falando disso, eu queria trazer isso, uma nova visão para os resíduos aí do, do Lado para o Comum, e, e a gente pensou muito nessa pegada também de, de como fazer isso com, com essa visão do reaproveitamento, então não ia fazer sentido a gente reestruturar uma, uma gestão de resíduos comprando coisas novas, né? então foi muito legal porque a gente trabalhou nisso de pegar todas as lixeiras que o espaço tinha, das mais simplesinhas, aquelas lixeiras mais... É, que estavam é, teoricamente bonitinhas ali com a tampa, tudo certinho, aquelas que já estavam bem acabadas, a gente pegou todas e deu esse upcycling que vocês estavam falando, né, dessa essa repaginada nelas aí, pintamos e tudo mais, e a gente está trazendo essa, uma nova, um novo significado mesmo, né, para esses recipientes, é, para trazer um novo olhar para a gestão, conseguindo agora separar os resíduos nas diferentes tipologias, e esse que vai ser um desafio que a gente vai começar a vivenciar agora aí no espaço, né, que é como a gente, mesmo usando o que era visto como lixeira, né, que são aquelas lixeirinhas tradicionais, como a gente trazer esse olhar de que, olha, não é uma lixeira, a gente não vai colocar mais lixo aqui dentro, né, a gente vai colocar diversos tipos de resíduos, né, nos seus diferentes segmentos, e não é lixeira. Então, isso é um grande desafio, porque a gente poderia ter pegado outros tipos de recipientes, inclusive novos, materiais novos, né, caixas e tal, e ter colocado que isso ajudaria até nessa visão das pessoas olharem para um olhar diferente para o resíduo. Mas não, a gente quis fazer com o que já estava em mão, com os recursos que a gente já tinha, né? Então, acho que vai trazer um... um, um a, a, se torna didático, né? Olhar para o recipiente de uma forma diferente é muito didático para a gente olhar para o conteúdo, né? Para aquilo que a gente vai colocar lá dentro, né? Então, acho que eu queria contar um pouquinho dessa história aí, que é um trabalho que está acontecendo nesse nosso espaço aí coletivo. Tem uma imagem, legal. Marina. Eu consigo reproduzir aqui a imagem das lixeiras. Será que passa? Ah, pode ser. A gente está começando a instalar, né? Começamos ontem, na verdade, aí. <risos> Se para colocar, Luiz, acho que tá legal. Ainda não está... A gente ainda vai erguer, colocar uma prateleira, enfim. Colocar algumas placas que explicam melhor o, o, o QR Code para as pessoas acessarem e terem mais informações, né? Sobre esse tipo de separação. Mas estamos começando a colocar aí, né? Essa placa também foi totalmente feita com material... Reaproveitado também, né, que a Andrea, que está aqui presente, que fez maravilhosamente com as embalagens longa-vida, né. Então, tudo que a gente está pensando aí é nessa, nesse sentido de aproveitar os recursos que a gente já tinha, né, e trazer esse novo olhar mesmo para o próprio resíduo, né. Então, desde o novo olhar para o recipiente e o novo olhar para o resíduo que a gente gera e como que ele vai ser encaminhado de uma nova forma, né. E aí, eu queria contar, gente, uma outra história Na verdade. Eu tenho um sapato aqui, que é o meu sapato da pandemia, né? Porque a pandemia inteira eu só uso um sapato. Não sei vocês, mas a gente descobriu que não precisa é, de quase de roupa, de sapato, de nada. <risos> e aí, o sapato que eu tenho aqui. Que eu nem sei se eu mostro, gente. Tá muito zoado. Mas, enfim. É. Ele, ele tava tá com furo. Ô, Marina, a gente está gente... com uma filosofia, deixa eu te falar, a gente está com uma filosofia que é repara, mas não repara. não repara. Você repara, conserta, mas não fica reparando, julgando. Repara, mas não repara. Que tá. aí a gente consegue essa coisa nas duas... Tá, então deixa eu abrir a câmera e mostrar meu, meu sapato aqui para vocês. Espera aí. Oi, gente. lá. Deixa eu pegar aqui. E essa, esse esse tênis aqui, ó. quem vai me ver na pandemia, estou sempre com ele. Enfim, gente, uma coisa muito básica, mas eu acho que vendo vocês falarem, eu, falarem, uhum. eu acho que é um exemplo legal. Ele tinha um furão, o, tanto um contra o outro, né? Tinha um furão aqui na, na parte do dedo, e aí... Mas ele tá, tava ótimo, gente. Aí eu falei, meu, eu não vou... E sapato é uma coisa complicada, né? Porque, a gente, o que a gente faz com um sapato velho, né? O tipo de coisa que você, tipo, você não quer jogar no lixo, mas você não acha quem recicla, é muito difícil, né? Aí eu peguei um capo de guarda-chuva, então eu peguei um guarda-chuva preto velho, né? peguei um pedacinho do tecido e colei ali naquele furo. Então, uhum. tão, os dois tênis, assim, que era um rombão, assim, onde fica o dedo, e agora tá com aquele guarda-chuva colado ali, e já deu uma sobrevida, gente. Devo estar mais ou menos quase o tempo da pandemia inteira, uns dois anos. Uhum. E Legal. vai durar aí mais um bom tempão. <risos> <risos> também eu também queria trazer pra vocês o conserto do meu sapato. E fora outras coisas várias que eu faço aí também. E agora estou mais inspirada aí com tudo que vocês fizeram. Eu sempre sou admiradora aí do, do Maurinho e do Grilo. Sempre falo isso. Então parabéns, gente. Usou a cola do Fred, não? Né? <risos> essa cola. Deus me livre. É melhor, hein, Fred? Porque essa cola aqui já tá começando a querer sair. Assim, eu usei cola de silicone mesmo, assim, cola fria, né? O oh, oh, oh, Grilo pai. Eu vou mandar essa cola para você, viu? Acho que vai ter... Ela acaba rapidinho. Oi, é, gente. Eu acho que... É, seguindo a sugestão do Felipe, realmente, o sábado, quatro da tarde, acho que a conversa foi bem boa, assim. É, eu acho que, eu, assim, até me surpreendeu, eu quero, quero expressar, assim, uma surpresa positiva, que eu acho que a gente tirou muita... A discussão foi muito rica, direcionando para o que o Felipe contou, que a gente tem essa ideia de fazer uma espécie de um manifesto, de como que essa cultura do concerto se expressa e, e, e como que a gente pode estimular isso aqui no Brasil por meio de, um, de uma declaração, de um manifesto, que é um dos objetivos do projeto, além de coletar as mil histórias. Sei lá, eu, a gente está direcionando muitas oficinas para essa coisa da coleta de histórias e, de uma certa maneira, entendendo que próprio processo do projeto, à medida que essas semanas estão passando e que a gente está é, dialogando e trocando, fazendo seminário oficina, que, que a questão do manifesto ia, ia vir meio automaticamente. Continuo achando isso, mas, mas eu vi que hoje assim, teve uma densidade da discussão que, de uma certa maneira, cobriu as duas, os dois objetivos. Assim. Acho que todos nós vamos sair inspirados para poder contribuir lá no site. É, vou, vou mostrar aqui rapidinho e tal, mas também acho que a discussão foi muito rica para a gente poder tirar, com as anotações que eu fiz, que com certeza o Felipe fez também, da gente tirar insumo criativo e referências, é, referências, inspirações, conceituais e tal, para a gente também mirar esse, esse provável manifesto que vai sair. Então, eu queria agradecer é. muito assim, a disponibilidade de todo mundo. É, acho que foi bem massa. Só antes do site, só queria uh, dar uma cutucada aqui, porque nesses encontros que a gente tem feito, é, a gente tem namorado um pouco essa ideia de fazer um grupo de estudos permanente no Brasil sobre concertos e essas questões. E eu acho que é importante, Assim, não é a primeira conversa que a gente faz, depois de duas horas ainda tem bastante assunto e a sensação de que poderia continuar. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem esse potencial de fazer um grupo que, se, que troque referências mesmo e que faça esse aprofundamento dessas conversas, que a gente sente muito no dia a dia, mas não dá tempo muito de refletir. Né? Então, vou, vou, acho que a gente depois encaminha, através do Procomum, um convite para quando a gente for organizar esse, esse grupo de estudos, que vai ser um ambiente na internet para a gente trocar ideia, provavelmente uma lista de discussão, alguma coisa assim. Porque é isso, eu acho que tem muito assunto para pouco tempo. É isso aí, totalmente de acordo. Eu colei o endereço do site aí no, no, no chat, galera. Assim, ainda, a gente ainda está fazendo alguns ajustes técnicos e a própria questão do idioma é, ainda não está visível lá o clique para ficar em português. Mas esse é o endereço. Quem fala o um mínimo de inglês aí também é fácil. Vou mostrar aqui na minha tela aqui. E aí... É... Não só sugerir vocês de colaborarem, mas pedir mesmo para colaborarem. A gente tem esse objetivo que é bem ambicioso de coletar 333 histórias, só que no Brasil é, parece fácil, mas não é. Parece difícil, mas não é. Então, só eu, o Grilo Pai já, já mostrou umas 20, fiquei mais tranquilo, mas, mas é, sem brincadeira, todo mundo conseguiu colaborar e tirar aí é, cinco, dez minutinhos para subir algumas imagens e contar as histórias, é, vai ser fundamental, muito bem-vindo, e a gente vai agradecer. Mas aí você cai nessa, nesse, nessa tela aqui, que, tem todas, praticamente, que são todas as histórias que subiram, e cada uma tem uma ficha por trás, essa aqui é a minha também, ó. essa aqui é, uma, é uma, a campainha aqui de casa, o, o grilo, que eu fiz com... Um, uma fonte, uma caixinha de fonte, porque a campainha ficava enferrujando por, por, porque não. é muito úmido, e aí eu fiz uma é. campainha personalizada foto, não, com não, esse não, push não, não, button não. mais qualidade, e aí clicando aqui nessa, nesse i da info aqui vem as, a, a história, né? quem fez o reparo, se foi você, se foi contratado ou se falhou, no caso aqui eu subi em inglês porque o site estava só em inglês ainda. É, o que é estava que quebrado? Quanto tempo o reparo do, é, precisou para ser feito? Quanto custou? Como que foi feito o conserto? Por que você consertou? E por que você considera importante consertar coisas? E aí tem os tags aqui, né? botão, eletrônico, gambiologia, casa e tal. Então essas perguntas são as que acompanham cada, cada colaboração no site. É, vou mostrar um outro aqui esse relógio aqui, lá da Índia o um relógio antigo acho que esse está sem a ficha preenchida deixa eu ver um outro esse aqui é meu também ó. esse é bem boa no Zona não foi a cola não essa foi cola de PVC mesmo, viu? mas aí porque teria que trocar o encanamento todo né, da parede, aí fez esse esse remendo aqui e botou... É, é a mesma lógica do martelo né, que eu mostrei, é cola e alguma coisa física para garantir. Enfim, é, tem essa pequena ficha com as perguntas, e aí o um caminho é entrar aqui no, nessa, nessa logomarca, o bem-vindo aqui. Aí aqui vai ter esse link de contribuir. Aí você vai fazer um cadastro simples, que é só o nome e o e-mail, praticamente. Na, só, na verdade, você vai falar o nome, o e-mail e onde você está localizado, país e cidade. E, e aí você logando, já entra na, nesse passo a passo. São dez passos. Tem um limite de caracteres em tudo também, para não tomar muito tempo, para as histórias não ficarem muito extensas. Mas vou pegar alguma... Essa foto aqui é do Felipe, ó. Deixa eu ver aqui uma... Se tem alguma foto aqui que tem a ver. Aqui, ó. Esse é um gênios que eu fiz, o pessoal que gosta de brinquedo eletrônico aí. Esse é uma oficina de gênios da estrela que eu fiz nessas marmitinhas na Universidade do, do ABC. E aí, vindo aqui no próximo, esse entra no, no preenchimento. Então, qual é o nome da história? Gênios Gambiológico, por exemplo. Quem fez o conserto eu mesmo. Que estava quebrado, tal. E aí vai, quanto tempo? 10 minutos, 10 horas, 10 segundos, tal, quanto custou? Como o objeto foi reparado? Por que você reparou esse objeto? E por que você pensa que é importante reparar itens? Essas são as perguntas. Aí é que no final tem essas tags já meio que pré-definidos. Só marcar, é, esse último passo aqui é opcional. Todos os outros são obrigatórios, esse é, esse é opcional. Aí você marca aqui, se quiser. Aí vai ter uma revisão do, da ficha. E aí você envia. Aí as, as imagens passam por uma moderação, elas ficam lá no servidor e a gente está checando diariamente, porque só para não correr o risco de, das pessoas mandarem alguma imagem que não tenha nada a ver. E, e aí, à medida que essa moderação autoriza, vai para aquela página inicial lá. Então, assim, o processo é rápido. Fazendo esse cadastro a primeira vez, fica bem tranquilo. E, e aí, caso também vocês possam, queiram contribuir, tem alguma dificuldade, já tem um contato direto comigo aí por meio da Luísa, do Maurinho, do, do Grilo Filho, e a gente também, é, é sempre bom ter esse feedback, mesmo quando dá problema, porque o site está sendo feito, parecia que era bem simples, e a gente acabou é, entendendo uma certa complexidade por se tratar de três culturas, três idiomas, três países, mas está redondinho para essas contribuições subirem, e Peço vocês aí é. para abraçarem a a ideia. Falou, Marina falou aqui que deu erro para entrar. Aonde? Contar para a gente que foi aí, Marina. Ah, então eu cliquei no link e não, e não abriu. Ah, eu sei. Eu não, eu sei. Pera aí. <risos> tem que é porque tem que botar HTTPS. Ah, reparem, mas não repara. Não, repara. não isso aí já está na nossa lista aqui de bugs da semana. <risos> Mas a gente vai compartilhar também esse link, né? Acho que a, a gente vai mandar para todo mundo também. Vai fazer um. Uma, fazer uma campanha, né? Uma uma pessoal campanha. subir. Massa. Aí funcionou agora, né, Luiz? Funcionou. Esse outro link aí. Ah, ah, não sei, não abri. A gente deve mudar alguma coisa nessa navegação da página inicial, porque esse quadradinho no meio. Ele está interessante, mas só que quando tiver muitas histórias, se você começar a arrastar aqui para navegar, você, pode, você vai perder né, o, a essa entrada, ideia. o botão de entrada. Então, a gente vai fazer um botão fixo aqui no canto, com o um menu mais é. tradicional. Legal. Mas é, é, tudo, a, a ideia é que tudo seja resolvido essa semana ainda. Nossa. Beleza? Legal, Zé. Obrigado, é um prazer pessoal. aí, agradecemos aí a participação. Que bom que é, vocês atingiram aí os seus, o objetivo de vocês aí. Pode contar sempre aqui com a gente, vamos manter estreita a relação e vamos que vamos. A gente vai atingir o nosso objetivo, na verdade, quando tiver as 333. Mas eu agradeço é. a sua generosidade, Mauri. É mais massa, mais do que isso, mais do que isso. Para chegar a mil, um dos três países vai ter que ter 334. Isso seria bom Se é... for o Brasil, a gente ganha... É lá, Quem um sabe a frente. gente não ganha é, créditos adicionais, é, milhagem. Bora fazer uma campanha. Bora fazer uma campanha nas redes. As redes não. do Procomunha bastante gente. bora pe... Eu vou já, já tive algumas ideias, vou mandar no e-mail, aí no te faz alguma algum canal de comunicação, mas eu vou do o ProComum lá, vou fazer uma campanha da gente separar umas histórias, produzir um conteúdo, que eu acho que isso aí estimula, né, de toda a galera, sei lá, enfim, a gente ajudar, fazer um mutirão, um dia, também acho que seria legal, né, de sentar, aí um ir escrever. Legal. Legal. Beleza. Isso aí, muito obrigado a todos, e bom fim de semana. Viu? E vamos subir a história, galera. Obrigado. Valeu, valeu Felipe. Obrigado, obrigado, Luísa. Valeu, galera. Da hora. Valeu, gente. Um abraço para todos aí. Um beijão para todo mundo. Falou.